aqui ao vivo. A gente estava fazendo um teste aqui... Espera é, aí, deixa, deixa eu ir. Deixa eu ir ver onde é que eu vou aqui para o, o, o Facebook. A gente está aqui numa, numa prévia, na verdade, a... Boa é, noite. Está me ouvindo no... bem, sim tô lhe ouvindo bem, Sheila. A, a live é de 8 horas. vocês assim Nós estamos antecipando aqui, porque a gente estava com um probleminha técnico, e a gente, para evitar que o problema se prolongasse... A gente pediu apoio aqui da nossa equipe técnica. Então, vocês aproveitem para convidar as pessoas né, para chamar para essa live, que nós vamos estar aqui tendo um papo um papo quântico aqui com doutora Sheila Xenofonte, grande especialista nos olhos essenciais. né E aí será uma oportunidade maravilhosa para a gente é, atualizar é, os conhecimentos sobre os olhos essenciais, Essenciais e também para a gente utilizar esses conhecimentos nesse momento, agora, saber como utilizar os óleos essenciais para aumentar a imunidade, essas questões emocionais. Muita gente é com depressão, muita gente, é, muita muita ansiedade, né? É, enfim, as pessoas têm, têm. Eu tenho feito lives todos os dias e sempre tem pessoas trazendo essa demanda, né? De muita preocupação, né? E aí nós vamos estar exatamente trabalhando eh, hoje eh, esses aspectos, né? De forma que você possa saber eh, um pouco sobre os essenciais, suas propriedades, composição química, a eh, ação no sistema imune, tá? Então, deixa eu ver aqui. Nós já estamos... Então, Sheila, vamos... Pronto, já são oito já são horas, né? São 8 horas, nós antecipamos a live aqui para o pessoal do Facebook e nós vamos entrar agora no Instagram, tá? Então, o okay. pessoal do Instagram, vamos entrar no Instagram, tá? Então, Sheila, eu vou, eu vou entrar é, e você faz o pedido, né? Você faz o, faz o pedido... Caso você faz o pedido, eu, eu aceito. Não, eu faço pedido para entrar, Não, né? Não, você é que faz o pedido. Quando, okay. quando, você, quando você entrar... Vai aparecer o teu nome do lado, certo? Estou aqui no teu Insta já? É, peraí, deixa eu estou entrando. Então, me... Pronto, estou entrando aqui. Vamos ver se... Vamos dar tranquilo em relação... Aí você bota o fone do... de ouvido no Insta, que vamos ver se funciona. Aí você... Pronto, eu já estou ao vivo no Insta, estamos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook. Uhum. É... Aí você, quando uhum. aparecer o seu nome quando você entrar na live você vai entrar na live aí vai aparecer o seu nome aí do lado direito tem uma caixinha pronto você já colocou aqui visualizar pronto eu já estou chamando a Sheila aqui vamos vamos torcer que dê tudo certo aqui que às vezes dá umas interferências mas... eu tô isso tá ótimo está ótimo agora vamos ver se a questão do eco aqui já tá com eco. É. tem um ecozinho é. aí um... Deixa eu tirar o... Eu vou baixar meu som totalmente. Tirou o eco? Para mim está tranquilo. Está tranquilo? Vamos Não ver sei aí se, se o Insta pessoa... está tão ouvindo. É, o, eu, o eco que eu estava ouvindo também parou, né? Está bem baixinho aqui. Estou ouvindo bem baixinho só o som aqui. Pessoal, aí está tudo bem? Laís, está tudo bem aí no Instagram? Está tudo bem aí o seu Instagram? <risos> Tá tudo bem no Facebook, gente? Me dê um feedback aí, porque às vezes dá uns negócios aqui que a gente não entende, né? Boa noite, boa noite a todos vocês, boa noite. Tá tudo bem? Ah, que bom. Então, acho que tá, tá ok, Sheila. Fala aí, Sheila, para ouvir. Olá. Ah, tá ótimo. tranquilo? Tá ótimo. Ah, tá, tá perfeito. Está ótimo. Tá dando um pouquinho de eco só, mas tá, tá, acho que tá... Mas eu creio que dá para seguir. Dá né? para ir, é. Ok? Tá legal, deixa eu ver aqui, tá tranquilo. É, é o meu? Gente, ent... Oi? Não, tudo bem, só tô ajeitando aqui. Aham. Uh -huh. mas, mas Tem tá... é gente aí da Holanda, ainda tem um pouco de eco, oh, as pessoas estão é. falando. Vê se você baixa o seu som do seu. Do seu... É, baixa o seu som do seu Instagram, Sheila, que o meu baixei deixa totalmente, aí diminuiu bastante. Baixa o som, deixa, deixa sem som, do, do, do, do, do, do celular, baixa o som do celular para ver pronto baixei aqui baixou sim gente Não vocês que estão chegando aí vão dizendo de onde é que vocês estão e que cidade vocês estão que país vocês estão já vi gente aqui da Holanda é, deixa o nome de vocês aí bom o nome a gente já tá vendo né mas diz aí onde, de onde é que vocês estão para que a gente vá como a gente tem feito todos os dias nós estamos fazendo estamos fazendo live é, com esse objetivo uhum. Vixe, de é Sheila é, já tem gente aí falando uhum. para vocês está travando um é. pouco, mas o travando pode ser a questão tem gente de Lisboa, Botuporândia, mais uma pessoa de Lisboa, Maria João, a questão travar pode ser sua internet, né? É, a, gente, é. a Carla de Petrópolis, então vocês vão chamando, vão dizendo aí de onde você, é, Brejo do Santo no Ceará, Recife, Daniele, de Petrópolis, Aparecida de Malta na Paraíba, é Liliane de Porto Alegre eu estou vendo aqui nos dois. Estado do Pará. Pé é, é, é pois é, Maria Ramos do Rio, Ribeirão Preto, Baixada é, é. Santista, que é, Parazão, olha aí, Parazão, Parazão, Goiânia, Ribeirão Preto. Que maravilha, gente. Compartilhem essa live, porque essa live aqui nós vamos trazer um conteúdo muito precioso. Monteiro, lá na Paraíba, Curitiba. Cáceres, no Mato Grosso, meu Deus do céu, muito legal na internet. Ceará, né? É, a Ceará e fez aí. Esse Fernando está dizendo que ele conhece, viu? Esse viu? Fernando, ele conhece, ele se Olha filho, aí. dizendo, né? é daqui do Ceará, né? É, sim, com certeza. Não, no YouTube não estamos, não, viu? Viu? viu? Porque, como nós estamos transmitindo pelo Zoom, o YouTube é quando eu faço em casa, aí eu posso botar nos três. Mas hoje é só o Facebook... Tá? Então, o pessoal do YouTube migra para o Facebook ou para o Instagram. Salvador. Então, gente, é isso aí. Nós vamos dar início à nossa live. Né? Vamos estar falando hoje de um tema né, extraordinário, que são exatamente é, os olhos essenciais. E estamos aqui com a Sheila Xenofonte, que é uma grande especialista, estudiosa, pesquisadora, professora universitária, doutora. Então, a pessoa que tem aí e apaixonada também é, pelo que faz. O tema de hoje é exatamente olhos essenciais para levar a imunidade, vamos falar sobre essas questões emocionais também, né é, depressão, ansiedade, pânico, ou seja, esse esse momento que muitas pessoas estão é, num nível de angústia muito grande com essa situação toda da, da quarentena. Eu fico, interess... Eu fico aprendendo Cidade Nova, Caculé, Lá na Bahia, olha só, toda vez aqui aparecem umas cidades interessantes, Caculé, seja bem-vinda aí a Vera lá de Caculé. É o Brasil né? e o mundo, né? É, mas é cada, é cada cidade aqui, Sheila, toda, toda vez que eu faço uma live tem gente de alguma cidade que eu nunca ouvi falar, isso é muito legal. Nosso país é gigante, é grandioso, né? Então, Sheila, vamos, vamos iniciar. Portugal está pirando, né? tem gente falando aí, então vamos exatamente é. trazer um... Um, um conforto aqui para vocês a nível de conhecimentos, né? É, e vamos trazer essa, essa, essa perspectiva de vocês saberem mais sobre os óleos essenciais. Então, Sheila, eu vou passar a bola para você e eu vou, eu vou exatamente pedir que você faça uma introdução. Imaginando que aqui tem pessoas que talvez nunca usaram óleos essenciais, eu, às vezes às vezes também nem ouviram falar, né? Porque sempre tem pessoas assim, leigas e tem aquelas pessoas que já fazem uso, mas às vezes não têm o conhecimento adequado, né? Então você possa falar um pouco o que é que são óleos essenciais e quais são as suas propriedades é, principais, né? Como é que nós podemos é, usufruir dessa inteligência que eu chamo de inteligência da floresta, né? Que isso tudo vem aí da, da natureza, né? E, e, e as pesquisas científicas estão cada vez mostrando esse potencial extraordinário é, que tem esses óleos essenciais, que é exatamente a, a voz aí da, da, da, da floresta chegando até nós. Verdade. bem Boa noite, Alice Boa noite Brasil inteiro que está nos assistindo, o mundo. É um prazer imenso estar tá aqui nesse espaço, né um espaço que eu acompanho sempre. E já estivemos uma vez aqui falando sobre óleos essenciais, é, com ação do sistema nervoso. E hoje a gente vem trazer um, um debate, um, um assunto muito interessante, que é a ação do, desses óleos essenciais no sistema imune e também é, na questão da ansiedade, depressão e alguns estudos do sistema nervoso. Bem, gente, óleos essenciais são óleos né, especiais extraídos de plantas aromáticas, que são riquíssimos em princípio ativos. Oxê, né? você pode baixar um pouco a sua, o seu celular, porque o pessoal está ah. não está te vendo muito bem. Só para você. Sim, baixar aparecer. o celular, né? É para você é aparecer eu... mais. Isso, para você aparecer mais aí. O clipei é. aqui também, só baixar aqui é. o pé. Ou subir, eu não sei se é, se é baixar ou se é subir, na verdade. Está vendo é aí? Muito, não estão te vendo muito bem. Acho que, acho que melhorou um pouco. Um pouco o computador começa ficar um pouco em meio. ok bom, pessoal tá dando para ver tá, tá tá ok. ok então é, voltando aqui a, a, a, ao conceito então é, óleos essenciais são, são são óleos né extraídos das plantas aromáticas que como eu falei, são ricos, esses óleos são ricos em princípios ativos, de uma gama muito grande de substâncias, tá? com propriedades terapêuticas. Deixa, deixa eu ver só, um, vamos ver se a gente vê... Tem algumas pessoas reclamando, reclamando do som, Sheila. Deixa eu ver o que, é que a gente pode fazer. E a imagem, não sei se seria baixar o celular. Ah, Porque... é... Alô, estão vindo? Você está tá com fone de ouvido, né? tô E Estou com, com o som do computador, por causa do Zoom, né? que é no computador. Hum, tá dando para ouvir, sei, olha não aí. Se é o som, não sei se é o som do tá computador provando, que tá... o som está ruim. A comunicação dela... Olha aí, está ruim. Aqui, para mim, está aparecendo um pouquinho do, do som. Um eco, é? É um, então, é um pouquinho... do. Mas tá dando, eu tô conseguindo entender bem, né? Olha aí, tá me ouvindo bem? agora pode ser que esteja a internet, né? A internet, pelo pelo que eu tô vendo a, a imagem sua tá um pouco embaçada. Baixar é... o som do computador. Deixa eu baixar o som do computador. É, eu baixo o som do computador. É como uhum. se a sua internet tivesse um pouco é... porque porque tua imagem não tá muito nítida para mim, entendeu? É como se a internet não tivesse um É. Pouco... E aqui pode tá ser. perfeito. Aqui está né? perfeita. É. A imagem está perfeita. É, com outros programas abertos. É, se você tiver com algum outro programa aberto, vale a pena baixar e deixar só o celular. Algum é. programa aberto no computador? Não. Tá Ou no desligado. celular? Com outro programa aberto? Não. Também não. É, alguém disse aí que melhorou. Melhorou? O áudio é, melhorou? Alguém falou. Melhorou. Vamos lá. O áudio, o áudio dela melhorei. Melhorou. Pronto. Pronto, o som, okay. o som melhorou, é, o som melhorando, é, a imagem está um pouquinho, realmente, mas o som está melhorando, está é, é, bom agora, melhorou o som, pronto, ótimo, okay. vamos, vamos, vamos lá. Pode seguir. O link, não, o link do, você pode ir para o Facebook, tá? Então, quem quiser ir para o Facebook, está sendo passada no, na minha, não é no Zoom, tá? passando na minha fanpage, tá? Na minha fanpage você assiste também lá, está passando né, direto e lá não está com nenhum, está ok. Vamos lá, Sheila, vamos seguir então. O som está ok, então ótimo, vamos tá, embora. Então vamos começar, recomeçar, para que as pessoas que passaram a ouvir Isso. agora né, possam... Eu fiz aí para o Facebook, viu, gente? E vai lá para a minha fanpage, que lá está tá tudo ok, né? Pelo que eu estou vendo é uma questão só do Instagram. Mas agora melhorou o som, está ok, para okay. mim ficou ótimo também. Okay, para mim está ótimo aqui, imagem, som... Ah, boa noite, pessoal, mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre os óleos essenciais e as suas propriedades. tá Então, é... tá, a gente vai falar sobre óleos essenciais, que são, são óleos, que são produzidos a partir de plantas aromáticas, que têm uma composição química muito rica, tá? com vários princípios ativos, ou seja componentes que têm altas propriedades terapêuticas e que são é, extraídos das plantas e que esses componentes químicos dos óleos essenciais fazem parte do metabolismo secundário das plantas, né? Que é o metabolismo é que são substâncias que nas plantas exercem o um papel de defesa, de adaptação, de convivência. Né? Então, os óleos essenciais realmente são é, produtos. Ô, deixa, deixa eu lhe interromper mais uma vez aí. Você tem hein? como você botar alguma coisa para você subir, porque é o seguinte: a tua imagem está em cima das, dos, dos, dos comentários, entendeu? Você ficar mais alta. Você ficar mais alto, Se você e... sentar numa almofada, alguma coisa, para você ah. ficar mais. É porque ah, como o seu rosto está na parte é. de baixo. Eu consigo uma almofada por gentileza. É, pra, se o seu rosto ficar colado lá com a minha imagem, vai dar para o pessoal ler melhor, porque ah. é, a, o teu rosto está em cima das letras, entendeu? Aí o pessoal está tá pedindo para melhorar. Tirar, não, não é legal tirar os comentários, porque aqui a gente hum. ou acompanha o que vocês estão falando. Então, deixa, deixa elas... Se me então, Subam, se puder Corre. subir mais... Mais. Ou, então, ou então você mexer com a, ou então mexer com o celular, né? Ou você bota a almofada. O celular está no tripé? Ou... É, você Você tem como baixar ele um pouquinho. Baixar mais ou subir? baixar mais? É, se baixar o celular você sobe, né? Porque a questão é que tua imagem está coincidindo com, com os comentários. Agora melhorou. Melhorou um pouco. Aí. Tá melhor, vamos lá, vamos lá. Aí, tá bom? É, fique, mais, fique mais pro lado de cá, pro lado esquerdo, isso. Tem... Esquerda, esquerda. É o contrário, para lá, pro outro lado, pro outro lado. Isso, porque aí os comentários estão aqui, aí você não, não, não, não fica cobrindo o teu custo. Ah, ok. Vamos lá, cheio, uma vez tá, que eu viajei com você. Viajei é, com você, não sei se você se lembra. <risos> é. Ceci Fernando lá do Ceará, aquela que falou que ah assim. ah sim sim então vamos, vamos lá. lá continuando né para que a gente eu acredito que pegaram o indício então as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais elas são atribuídas né a os seus componentes químicos então há uma gama muito grande de estudos científicos que embasam essas propriedades em base são baseada exatamente na constituição química tá? desses óleos essenciais e esse embasamento científico ele vai dar suporte para a gente tá? para que a gente possa conhecer e também usar esses óleos essenciais de uma forma adequada de uma forma segura e que traga realmente as respostas terapêuticas que que eles propõem tá? então é, os óleos essenciais gente é, o meu encanto olho oh, tô, tô aqui com três olhos essenciais aqui viu cheiro no meu papelzinho oh, aqui eu também tô com o difusor aqui tô com o meu com o meu colar é... né é, eles os olhos essenciais eles têm uma, uma riqueza na principalmente na atuação porque eles atuam tanto na parte física como psicológica como energética né? tem uma atuação dentro da nossa energia vital, que é uma coisa que hoje nós precisamos ativá-la bem, e também atua estimulando o sistema, o sistema imunológico, é, reforçando esse sistema imunológico, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência. Né? Você estando com o sistema imunológico preparado, bem é, é, fortalecido, é, é uma grande referência para manter a nossa homeostasia e bem-estar. Então, como a live ela discute, o sistema imunológico os óleos essenciais eles desempenham um papel muito importante no sistema imunológico Então, de forma os óleos essenciais, para a gente fazer a introdução, de forma os óleos essenciais são utilizados? Como a gente pode usar óleos essenciais? Então, os óleos essenciais eles podem ser usados de forma na inalação, que pode ser inalação direta, que pode ser inalação de difusor de ambiente, né? uma ambiente, um ambiente pode ser do topo através de mensagem e em alguns casos em determinados óleos também para é, o uso oral né a ingestão tá dentre essas propriedades que os óleos essenciais apontam é, nós temos por exemplo propriedades comprovadamente né? comprovadas cientificamente nós temos efeito anti-inflamatório, analgésico, é, antiviral, antifúngico, é, é, bactericida. Nós temos é, propriedades antioxidantes, anticancerígenas, imunestimulantes também. Tem uma atuação também em grandes estudos, é, com atuação do sistema nervoso, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, estresse. Né? Então... Com certeza, os óleos essenciais, inclusive, estão em grande evidência em nível mundial, porque, se você sabe, os olhos essenciais, eles estão usados e conhecidos pela humanidade, remontando à antiguidade. Né? É, temos aí 6 mil anos de uso, os gregos, os romanos, os egípcios, né? as curas e os usos para várias pestes, para várias infecções, inclusive para beleza também, sempre foi usado né, em vários países, e mais ou menos há 70 anos para cá, né, a, o uso dos óleos essenciais de forma terapêutica e com estudos científicos foi que foi denominado o termo aromaterapia. Então, aromaterapia não é simplesmente uma terapia de odores, de cheiros, né? é a terapia com óleos essenciais, tá em que desde a década de praticamente de 30, no século passado para cá, vem se evoluindo cada vez mais os seus estudos científicos. Né? Exatamente dentro dessa ação, tanto física, como psicológica, como energética, né? conversando, de certa forma, interagindo. Né? A atuação dos olhos essenciais ela é sistêmica, ela é integral. ela Além de, de trabalhar esses corpos, é, físico, mental, energético, dentro do nosso organismo há uma interação muito forte é, entre os sistemas também, a atuação entre os sistemas, sistema imunológico, sistema nervoso, sistema endócrino, e tudo isso bem basado cientificamente. Né? Eu sou apaixonada por produtos naturais, sou pesquisadora de produtos naturais, meu mestrado, meu doutorado, e cada dia mais você sabe disso e... e a gente sabe que a natureza nos dá todas as possibilidades medicamentosas né? de uma forma natural, de uma forma segura, né? da nossa origem, da nossa essência, né? que é a essência divina, que é a essência natural. E eu fico muito feliz de, de estar podendo compartilhar hoje com vocês, essa, é, falar um pouco sobre essa terapia que é o uso de óleos essenciais. Maravilha, Sheila. É importante que vocês saibam, gente, né? É que, como Sheila falou, os óleos essenciais remota aí a, a antiguidade é uma das estratégias mais antigas, né, nos processos de cura, né, de autocura. É, a grande questão é que a humanidade rumou para essa questão da, da química, né? Então, por exemplo, a gente hoje tem essa pandemia né Nós temos essa pandemia desse desse vírus é um vírus fraco é né? um vírus fraco é, ou seja nosso fraco porque porque quando o nosso sistema imune está preparado um vírus como esse é fichinha, é fichinha entendeu a grande questão é que ninguém está falando sobre como é, aumentar a imunidade das pessoas. Né? Não tem uma receita de um suco na televisão, não tem ninguém falando de vitamina D3, não tem... Quer dizer, tem a gente aqui né, que está falando, que nós Isso. trabalhamos já com medicina natural, ninguém não tem ninguém falando sobre os óleos essenciais, é, sobre atividade física, sobre meditação, sobre um monte de coisa que a gente sabe que é o que a gente precisa fazer, se alimentar adequadamente, alimentação orgânica, entendeu? Então, é importante que vocês entendam que a gente vive dominado por uma mentalidade de adoecimento, né? E é isso que faz essas pandemias causar essas tragédias no mundo, porque ninguém, as pessoas não estão acostumadas a, a, a se prevenir né, das doenças e promover a sua saúde no, no dia a dia, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui com essa série de lives, eu convidei a Sheila exatamente porque essa parte de óleos essenciais é, é, um, é algo que muita gente desconhece, né? e eu venho estudando é, essas temáticas, eu converso com Sheila de vez em quando, então, é, os trabalhos que estão sendo feitos no Japão, é, é, extraordinário trabalho científico, mostra que, que um dia, um dia dentro da floresta, você aumenta em 40% o número de células é, anti-câncer, né? esse natural killers, né e você dois dias você passa de 50%, você fica que sua imunidade alta durante um mês, Entendeu? Mas ninguém fala sobre essas coisas, né? Então, o que nós estamos buscando trazer para vocês aqui é exatamente essa fundamentação. Sheila é uma pesquisadora, uma pessoa apaixonada por, por, por, pelo trabalho que faz, uma divulgadora desses conhecimentos, né? É, e o meu trabalho também tem sido exatamente isso: promover esses conhecimentos naturais para que vocês possam entender que existe maneira da gente se proteger, né? Da gente, da gente se cuidar. Então não é ficar esperando uma nova pandemia aparecer Para você vai atrás de, método, atrás de remédio O pessoal está atrás de vacina Ao invés de estar tá buscando repor vitamina D3 Ou estar tá tendo é, um cuidado, aí, por exemplo, utilizando é, suplementação e os óleos essenciais Então, Sheila, eu gostaria que você falasse é, sobre essa questão da ação é, Nesse momento que as pessoas, é, naturalmente as pessoas que estão adquirindo o vídeo, são pessoas que estão com imunidade baixa, isso reconhecidamente, é inclusive uma pesquisa que veio da Itália, de Torino, né? de, de três pesquisadores, mostrou que as pessoas lá estão exatamente com imunidade baixa de vitamina D3. Né? É, e aí, quando você toma vacina com imunidade baixa de vitamina D3, você vai ter mais problema ainda, entendeu? Então, eu gostaria que você falasse dessa ação, é, como é que é a ação dos óleos essenciais, no sistema imune. E depois a gente vai falar. Tem pessoas aqui já perguntando: óleo para dormir, já tem outras pessoas que perguntaram para outras coisas. É, depois a gente entra nessas particularidades aí na insônia, na depressão, na ansiedade. Mas como é que, como é que a gente pode usar os óleos essenciais né, para aumentar a nossa imunidade? Porque isso a gente já viu: que, é, que a floresta, os óleos essenciais, ele representa essa inteligência da floresta. E a floresta, as pesquisas científicas já tá mostrando: entrou na floresta. Você está tomando um banho de floresta, que é como o japonês chama, um banho de floresta, nada mais são do que esses óleos essenciais liberados pelas árvores para nos proteger. É uma coisa linda isso, né? Verdade, Alice. É, complementando isso que você está dizendo, os óleos essenciais, eles são exatamente substâncias voláteis. Então, a partir do momento que a gente está na floresta, inclusive, recentemente eu dei um curso aqui de óleos essenciais e a aula uhum. prática foi na floresta, foi belíssimo. Uhum. E quando a gente está andando na floresta, essas plantas, tá, os vegetais, elas liberam essas substâncias voláteis como uma forma de defesa, de adaptação e de convivência. E isso é maravilhoso. E você pode ter acesso a essas substâncias andando na própria floresta. E você pode trazer a floresta para sua casa no óleo essencial. Você pode trazer uma composição riquíssima, maravilhosa de óleos essenciais. E isso Sim. tudo é embasado cientificamente, é... É, é, a extra, da extração ao uso é uma coisa maravilhosa. E por falar em sistema imunológico, para é muito importante a gente entender que o sistema imunológico ele é uma rede né, interativa é, de órgãos, é, de células, de moléculas, que vão agir de uma forma, é, é, digamos assim, organizada, de uma forma coletiva né, e coordenada para defender o nosso organismo da ação de agentes estranhos, de, de micro-organismos patógenos, como vírus, bactérias, fungos. Então, nosso corpo tem essa defesa chamada sistema imunológico, né, que age tanto de forma extracelular como de forma intracelular. Então, nós temos é, os, os macrófagos, nós temos, por exemplo, os linfócitos especializados, que são essas células natural killer, que agem de uma forma intracelular, então eles entram nas células e destroem as células infectadas. Nós temos é, é, derivados de linfócitos, nós temos proteínas plasmáticas, né? temos os anticorpos, né? que nos defendem de toda a agressão e invasão desses micro -organismos. E essa organização do sistema imunológico é a nossa defesa. Né? É hoje, inclusive, o que a gente tem de eficaz para combater, por exemplo, a infecção viral que que é uma pandemia. Então, fortalecer o sistema imunológico é essencial né, para defender o nosso organismo dessa e de qualquer outro tipo de, de agressão, de invasão, digamos assim, de vírus, bactérias ou fungos. Tá? E é importante destacar que... que essa resposta imune, ela tem um, um, uma importância fundamental para combater esses agentes infecciosos. Então, pessoas que têm o sistema imune, ou que está com o sistema imune abalado, né, deficiente, elas são suscetíveis a, a infecções, né, a, a agressão e a invasão de agentes estranhos, de agentes de, de, de micro patógenos. O contrário também é verdadeiro. Então, as pessoas que estão com o sistema imunológico é, é, reforçado, o sistema imunológico realmente atuante, fortalecido, elas vão conseguir combater esses micro-organismos. É tanto que, olha bem, sabemos, isso é fato, que o número de pessoas expostas à infecção é infinitamente superior, digamos, não infinitamente, mas é muito superior aos que desenvolvem a doença. Vamos pegar o caso hoje. Então, existem mais pessoas expostas e infectadas do que sintomáticas. Né? Então, existem mais assintomáticas, pessoas que não desenvolveram a infecção ou, ou, ou, ou a doença, os sintomas, por quê? Porque estão com o sistema imunológico é, fortalecido. Isso é muito importante deixar claro. Existe um número maior em qualquer infecção, existe um número maior de pessoas infectadas do que de pessoas que desenvolvem, realmente a doença. E a, esse diferencial é com o sistema imunológico, tá? Então, é, os óleos essenciais, vários estudos, talvez seja o maior número de estudos que exista de óleos essenciais, é em relação a, a micro organismos é em relação a antifexiosos, vírus, bactérias e fungos. E por exemplo, vários estudos científicos eu até destaquei alguns aqui que são muitos mas vários estudos científicos é, mostraram por exemplo, ação de óleos essenciais em relação a outros vírus é, vírus da herpes, comprovadamente vários óleos essenciais que a gente vai ver quais o vírus Ebo o ebola a influência H1N1 nós temos trabalhos e fantásticos é, pesquisas em relação a isso e temos também, para você ter uma ideia, as pessoas perguntam assim: Ah, Sheila, óleos essenciais cura né, a Covid-19, que é a doença? A gente vai já falar um pouco sobre eles. Ah, ah, não, nós não podemos afirmar várias coisas. O que a gente tem que entender é que a ação dos óleos essenciais ela vai é, ser imperial em relação ao fortalecimento do sistema imunológico e também antiviral. Olha bem, eu vou destacar alguns estudos que não foi feito com coronavírus, uma cepa atual, mas que, por exemplo, teve um estudo, um quartil, que foi com o um vírus, tá? que é um, um tipo de coronavírus, porque o coronavírus ele é uma família né, de vírus, que tem várias cepas, várias formas, digamos assim, que tem uma capacidade de transmutar também muito grande, e teve um vírus que era da SARS que a gente chama, né? Que é a síndrome Respor respiratória aguda severa. E esse vírus, esse vírus específico, que é um tipo de coronavírus, foi feito um estudo com o óleo essencial de louro. Tá? O óleo essencial de louro teve uma atuação contra esse esse esse coronavírus que não é o coronavírus atual. O coronavírus, a cepa atual, ela, ela chama se chama-se SARS-CoV-2. Né? Então, era outro tipo de coronavírus, mas que tem, digamos assim, né, é da mesma família e tem grandes semelhanças, e que esse óleo do louro, ele teve uma ação é, de combate a esse vírus. Como é que age essa classe de vírus? O coronavírus, eu acho que vocês têm visto muito a imagem, ele tem um envelope, né? eu é, lipídico, mas ele tem é, proteínas que são espículas na forma de coroa, por isso que são chamados de coronavírus. E essas proteínas, elas vão encontrar receptores né? em algumas células, no caso dos coronavírus, são principalmente células epiteliais do pulmão, né? rins, intestino, né? e se ligam, invadem essas células infeccionam e depois se multiplicam. Então, esse estudo, ele foi muito eficaz a esse tipo de coronavírus, né? que é o coronavírus chamado só Sars. Tá? Então, mesmo não sendo o coronavírus atual, tem um estudo né, publicado sobre esse óleo de louro. Mais na frente eu vou dar algum outro exemplo. Um outro estudo... É, antiviral dos óleos essenciais, foi com o ebola. Né? Só tem um artigo também publicado, mas ele tem mais ou menos a mesma característica do coronavírus em termos de infecção. E aí, é, esse estudo foi com o Cravo da Índia. Esse óleo, Wallace, é, é fantástico, gente. O óleo de Cravo da Índia, existem diversos estudos. Se você colocar aí na base PubMed, que é uma base científica muito... Rec respeitada mundialmente, você vai encontrar aí né, milhares mesmo de artigos sobre óleos essenciais e vai encontrar, por exemplo, esses artigos. Em relação ao ebola, é, foi feito, realizado né, a, com o cravo da Índia. O principal componente do cravo da Índia, que por sinal, dificilmente tem um óleo que tem esse componente, chama-se eugenol. Eugenol? Então, o eugenol, isso. O eugenol é um constituinte químico que ele foi estudado também isoladamente, mas ele tem um poder muito mais atuante, a gente sabe disso. Nos óleos essenciais, porque o óleo essencial, ele tem vários componentes. É, a gente discutiu uma vez aqui sobre isso, né falou sobre isso. Tem de uhum. 50 a 400 substâncias diferentes, né, dependendo uhum. do óleo. E, e todas elas têm um papel importante, sendo que tem aquele componente majoritário. né Então, o eugenol, ele... Vários estudos depois foram feitos, né, com o cravo da índia com o eugenol, mostrando o poder que ele tem, antiviral e imunestimulante. Então, é um óleo que aumenta muito a produção de glóbulos brancos e também é, a destruição viral, né, que é a inativação do vírus. Outro artigo, e esse nós temos mais estudos, que é sobre o, a influenza, né, H1N1, que também assolou aí né, o mundo junto com o ebola. E é, também a, a influenza, só que a influenza tem dois tipos de proteínas, né, que faz essa essa ligação com a célula e invade essa célula para infectar. Então foi feito um estudo, vou destacar aqui um deles, que ele foi feito com vários óleos essenciais. E, é, por exemplo, o óleo de louro também, né? Que que já foi feito o estudo também para um tipo de coronavírus. O óleo de cravo da Índia, também que tem sido já feito para o ebola. O tea tree, que é o melaleuca, conhecido como melaleuca, melaleuca. Uhum. muito conhecido, hoje muito consumido e respeitado. Né? O, o óleo de canela, o óleo essencial de canela, também tem muitos estudos com potencial antiviral espetacular. Uhum. E, inclusive, é, é, é muito eficaz para gripes, né? inclusive a gripe H1N1. E o para que não é muito comum, mas o óleo de bergamota. Bergamota. O óleo... Bergamota, que é um cito, né? O óleo uhum. de bergamota, para vocês terem ideia, você ter ideia, esse estudo ele foi feito em mais ou menos 30 minutos e pela metodologia de inalação, né? inalação no uhum. ambiente, é, difusão no é. ambiente. E durante 30 minutos. Então, todos esses óleos, durante 30 minutos de difusão no ambiente, conseguiu inativar os vírus. E aí... Você está se referindo à ber bergamota ou a esses todos? Não, a todos eles. A certo? todos o, eles: o cravo, o louro, a bergamota e a melaleuca. Isso. Melaleuca e a canela. A e melaleuca a também é conhecida como tetri, viu, gente? Tetri. É. Né? A árvore é do chato, né? Só que a bergamota em 10 minutos, já tinha inativado os vírus completamente. 10 minutos. minutos? De inalação. Por que, é que eu digo inalação? inalação? Porque a gente geralmente diz, ah, só inalar, né? Mas a inalação, quem estuda óleos essenciais, é um grande estudioso do sistema né, olfativo. Porque, uhum. revisando para as pessoas que ainda não tinham visto, mas o nosso sistema olfativo ele tem neurônios ele tem o bulbo olfatório que dá acesso né, para que as moléculas voláteis dos óleos essenciais possam ter acesso ao cérebro rapidamente né, vencendo a barreira hematoencefálica ao córtex cerebral mas principalmente ao sistema límbico também né? uhum. então e, que é o sistema é o nosso cérebro emocional é o cérebro da memória e, e vários eventos que a gente pode falar uhum. mais na frente Sim. E também, em questão de minutos, ele está nos nossos pulmões. Então, ele tem uma ação muito direta, um impacto muito direto no trato respiratório e também está rapidamente na nossa corrente sanguínea. Então, tendo acesso à nossa corrente sanguínea, essas moléculas têm acesso a todos os tecidos, a hum. glândulas, ao sistema imune. Então, é de uma riqueza. São moléculas de uma riqueza de atuação tão profunda, tão inteligente, tão bela. Uhum. Porque, claro que a indústria farmacêutica é, não, não tem muito interesse né, em relação a, a, a essa investida, embora. É porque eles não mas... podem patentear isso, né? Não é? É isso isso não é, pode é da patentear. natureza, né? Então é importante que vocês entendam, gente, que a indústria farmacêutica ela trabalha com produtos que não são da natureza, porque os produtos da natureza não podem patentear. Ou seja, todo produto que você vai numa farmácia, e compra um medicamento alopato, você está comprando um medicamento sintético, né? como diz o doutor Laí Ribeiro, é um extraterrestre, ou seja, é uma coisa que não existe. Então tem que ser fe feito alguma coisa sintética, e coisa sintética que o seu corpo não reconhece vai gerar problema para o seu corpo, daí tantos efeitos colaterais. Né? Por isso que nesse momento ninguém divulga vitamina D, D3, ninguém está divulgando óleo essencial, ninguém está divulgando é, suplementação, nem né, sucos, os sucos verdes, né? Nós vivemos num país com tantas frutas cítricas, não tem ninguém fazendo. O Ministério da Saúde devia estar fazendo uma campanha, né? Era uma campanha é de, de, de, de nutrição básica para aumentar a imunidade. O pessoal tomar suco de limão todo dia com cenoura, por exemplo, beterraba, laranja, é, é, acerola. Hoje eu tomei, eu tô com dois litros de suco de acerola aqui em casa, entendeu? Então, tudo isso são coisas simples, mas assim, ninguém fala. O pessoal bota o pessoal para tomar vacina, né? com imunidade baixa, com um monte de pessoas tendo um monte de metais pesados, efeitos colaterais, enfim. Então é muito importante que vocês saibam isso. Isso aí que Sheila está trazendo é uma preciosidade, ela está trazendo a inteligência da natureza, que é isso que nós estamos precisando nos reconectar, né? porque o que está levando a esse adoecimento em massa é exatamente essa agressão diária ao corpo com tanta medicalização, de produtos químicos, né, que o corpo não entende, ele se rebela, ficando cada vez mais doente. A gente está buscando aqui um outro caminho, a gente está buscando um caminho. Então, voltando aí, Sheila falou, 6 mil anos atrás já se usavam os óleos essenciais. Então, essa é a proposta desse trabalho que a gente está fazendo, é, lives diariamente aqui, né? e Sheila está, para quem está chegando agora, ela está trazendo a essência conhecimento científico, né, as evidências científicas de como os óleos essenciais já foram utilizados em várias dessas gripes anteriores, em vários desses vírus com extrema eficácia. Verdade. E assim, é, Wallace, você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda óleos essenciais, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é como eles agem no nosso organismo. E eles não são agentes estranhos. Eles não são invasores. Né? Uhum. Então, quando você usa um medicamento que é sintético, que tem um ou dois principativos apenas, é, além de as células estranharem, porque não faz parte né, da frequência vibracional, né, molecular e celular, uhum. e quando você inala ou traz para dentro do nosso corpo as moléculas dos olhos essenciais, elas são extremamente bem-vindas pelas células, elas são extremamente harmoniosas, uhum. né, porque elas não são invasivas. Elas são Sim. reconhecidas porque elas mantêm uma frequência de outro ser vivo, que é a planta. Eles, uhum. Ela vem com a alma, que a gente chama da planta. Ela vem com a frequência da planta, planta uhum. que por sinal, já foram estudadas as frequências né, das moléculas dos óleos essenciais, que um, um dia a gente conversou sobre isso. E a gente sabe que, que a frequência dos óleos essenciais, não existe uma molécula de óleo essencial que vibre uma frequência baixa, que é a frequência da doença, a frequência dos sintéticos. Uhum. Por exemplo. é bem, bem alta as frequências. Alguns são. A, a, menor, né? é, a menor frequência dos olhos essenciais são frequências acima da frequência de doença. Então, é, você tem, por exemplo, um dos olhos de maior frequência vibracional, que é o Olíbano, a mirra, a Lavanda. O, olha, a o hort... alíbano, olha o Olíbano aqui. A hortelã pimenta. a hortelã pimenta. hortelã pimenta, hortelã -pimenta então, é maravilhoso. É maravilhoso. Estou com ele aqui no difusor. É, eu estou aqui no meu, no meu lencinho, tem uma talã pimenta aqui também. Pois é. E aí, o que é que acontece? É, o, o ideal do óleo essencial, né, o grande, a grande estudo hoje, porque é estudado mundialmente, assim, a aromaterapia é uma especialidade médica na Europa. Uhum. Né? A aromaterapia é uma disciplina da medicina na Europa. É, França, Alemanha, Inglaterra, tem, eu estou visitando três países seríssimos em pesquisa. E nós temos uma infinitude assim, de pesquisas, de livros publicados, os médicos, eles pre prescrevem óleos essenciais, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, né? Inclusive, nós temos che aqui... Sheila, umas... é só para dar um exemplo aqui, né? Que eu estava... Eu, quando eu tive com Sheila lá em Juazeiro, eu tava falando para ela, Sheila, há alguns meses que eu, eu deixei de usar shampoo e condicionador e só uso óleo de coco. Ela diz, olha, além disso aí, você pode botar o óleo de alecrim né? e de hortelã pimenta então esse cabelo que eu estou aqui gente ele não tem shampoo ele tem óleo de coco, alecrim e hortelã pimenta entendeu então é, desde aquela época cheira que eu ando sempre né você todo santo é. dia é o que eu uso no meu cabelo é apenas isso aí para você entender né? o, o poder dos óleos essenciais e ele mandou também alguns trabalhos científicos você não tem fungo, não tem caspa não tem nada meu cabelo tem nada não tenho nada não existe nenhum problema então, é uma coisa impressionante como, como a natureza realmente ela tem, tem esse potencial tudo. de cura extraordinária. Né? Inclusive, uh, o, o uso do, do alecrim, eu mandei esse estudo para você, ele foi melhor do que o minoxidil, né? que é o sintético, usado manipulado, né? e usado para antiqueda, para calvície. Para queda de cabelo. Então... Né? Tanto o hortelã-pimenta como o alecrim, né? você mandou é... os trabalhos científicos mostrando isso. Isso, né? isso, o alecrim também assim, tem muito, muitos estudos, né? e potencializado com a hortelã-pimenta. Então, é, se você pega esses olhos, você vai dizer assim, ah, então, esses olhos são eficazes para o coronavírus atual, o COVID-2. É, não se sabe, Wallace, assim, é, não existe um trabalho científico sobre óleos essenciais para esse vírus ainda publicado, uh -huh. né, deve estar sendo estudado. No entanto, o que é que a gente sugere, baseados em estudos né, de outros, outras cepas de coronavírus, do uh -huh. ebola, que também foi um poder de infecção muito grande, né? Uhum. Ele, é, do, da da são influência. estão são vírus também, né? E esses olhos tiveram. Eles são vírus. Ação, e a a também animada. teve uma, uma atuação bem extensa, né? assolou muito a, a, a humanidade. Muito, muito, muito. E, e os trabalhos foram extremamente eficazes. Então, se, se você olhar aí quantos olhos eu falei, do louro, para outra sepa do, do coronavírus, falamos do cravo da Índia, tá? falamos canela. Falamos do. e sim e experimentos. Do, uhum. do Titui, do, da bergamota. Qual então, é esse aí que você falou? Pituí? Titui, que é, é o Melaleuca. Ah, o pituí, Ah, ah é, o Titui, né? É o Melaleuca, é certo. Melaleuca, ah, certo. Que é que Então acontece? seria o ber Bergamota, Melaleuca, Cravo, Louro e Canela, né? Que já foram, já existem trabalhos. Já... Para outros vírus. Para outros né? vírus similares. Que tem uma atuação né? similar, exatamente. É, inclusive sepa também de, de, de um Covid desse aí, né? Isso. E aí, o que acontece? O que, é que a gente sugere? A gente não pode dizer que há um, um estudo científico, mas que, baseado nessas informações, a gente sabe que são óleos comprovadamente antivirais. E Aham. vou dizer mais, o que eu acho mais espetacular nos óleos essenciais é que eles não têm só uma propriedade. Por exemplo, não existe um óleo antiviral simplesmente. Ele é antiviral... Imunoestimulante, é, né? anti-inflamatório, então ele é Sim. infeccioso, anti inflamatório, antinoceptivo, tem várias propriedades que estão é, habitadas é. no óleo solar. É uma verdadeira é. farmácia viva, né? de largo Sim. espectro. Né? Eu, eu imagino, você me falando dessa coisa, você tem óleos, tem 400 substâncias, né? então, elas atuam óleo... sistemicamente, né? então são coisas extraordinárias. Né? A lavanda também é muito poderosa, né, é, isso. A lavanda é talvez seja um dos óleos mais estudados e publicados, porque foi ele que deu a origem né, para a aromaterapia, assim, em termos de estudo científico. Ah, ele é o primeiro, e... digamos assim, na história. É, porque, estudos é... Científicos. porque ele, quando a aromaterapia foi instalada como, como ciência mesmo, tudo foi um acidente que houve com um químico francês, que trabalhava cosméticos, né, com óleos essenciais, e aí ele queimou o braço com ácido, e ele usou o óleo de lavanda, que fazia os cosméticos, e aí ele teve é, a, a anulação da dor e não ficou com nenhuma marca da, da, da queimadura. E foi queimadura terceiro grau. Olha então, só. ele começou a, a trabalhar isso. Tá? O que é que tem na lavanda que, que fez isso? Ah, ah. É um dos melhores cicatrizantes do mundo. E aí foram olha feitos só. estudos, olha. Cicatrizante, é, a, estimula a produção de colágeno via fibroblastos, é, antiviral também, antifexioso, analgésico, ansiolítico, sedativo, tem diversos estudos, na Alemanha, na, na, na Inglaterra, no Japão. Então, o, talvez seja o óleo mais coringa, né, o óleo de lavanda. o óleo que tem uma... Antidepressivo também. Antidepressivo, é, para asma, para problemas é, respiratórios. Ou seja, lavanda, risco. gente, olha, vocês que estão me ouvindo aqui, lavanda tem que ter em casa, viu? Lavanda, Verdade. hortelã, pimenta, né? Então. Depois ela depois... é, vou dar uma aí. Depois ela, dá, no... depois ela vai Prásco. dar uma farmácia básica, que eu já pedi isso é. para ela. Hoje eu tenho uma farmácia aqui em Cadê é Essenciais. E estou tomando aqui o óleo de copaíba, viu, Sheila? Uma, uma gotinha Isso. por dia com óleo de coco também é outro óleo extraordinário. Vamos falar copaíba. do óleo de coco. É, depois, a, depois ela fala aí também do copaíba, que eu fiquei muito Copaíba apresenta. e óleo de coco também, eu é, quero falar coco, no final. É um, maravilhoso. Então, assim, Wallace, é, esses óleos, além de, são, de serem óleos que têm estudos antivirais, mas é como, como a gente fala... Além de impedir que esse vírus se multiplique, infeccione células, né? uhum. fortalecendo o sistema imune, é essa, exatamente esse fortalecimento do sistema imune. Então, praticamente é, diversos olhos têm essa propriedade. Mas essa propriedade associada à antiviral, esses que eu expliquei agora têm, e nós temos outros. Né, que a gente vai citar o capilimão, o hortelã pimenta, o gente. Capilimão está aqui também, viu, Sheila? Capilimão tem muitos. <risos> Olha, é você estava ultimamente também. estudando né, capilimão como. Capilimão é, é conhecido desde... como capim-santo aqui no Nordeste também, viu, gente? Isso. Aqui... também pode aqui, ser chamado. Aqui... Aqui em Recife é mais conhecido no sertão capim santo, né? Mas é, é bom só para é, saber que é a, mesma, é a mesma... Aí também é capim santo, né? Capim santo, aqui também. Mas uhum. é, nos óleos essenciais vem ou capim limão ou capim cidreira. Ou capim cidreira, é, é, que é a mesma coisa, né? É a mesma, a mesma coisa. São e é o chá chamadas. também é delicioso. Meu Deus, é bom demais. Perfeito. Você fazer o chá e quiser colocar uma gotinha do óleo também dá uma... uma, uma Superpotencialidade. Exatamente. Uhum. Então... É, o que a gente tem que entender é que nós estamos vivendo, e aí como professora, eu sou professora de química, sou professora de bioquímica, sou palestrante né, dentro dessa área, né, sou uma grande estudiosa e leitora de Wallace Lima, porque estão vendo aqui alguns livros, li todos, tenho todos, e em base também no, no seu trabalho, é, a gente sabe que nós, seres humanos, somos seres também sistêmicos e... e e holísticos nesse, nesse sentido. Nós precisamos, hoje, nessa pandemia, é, nós estamos nos fragilizando de diversas formas. Né? E de que forma nós estamos... Eu vou falar um pouquinho mais na frente, né é, amedrontados, né, cheios de medos, e vou falar um pouco mais sobre como é isso, no nosso organismo e como os olhos essenciais colaboram. Mas o que é muito importante... É, que eu quero dizer agora, é que é, nós temos o uso de óleos essenciais que você pode usar seguramente, né? Alguns óleos essenciais realmente precisam... A gente precisa fazer uma indicação muito personalizada, é, saber a idade, saber se tem alguma doença, saber se tem está tomando algum medicamento. Alguns óleos já são mais universais, né mais, mais abertos para uso, mas assim... É, as pessoas Wally, se automedicam muito, você sabe disso. Né? E nesse período uhum. que nós estamos vivendo, a automedicação é uma coisa que, além de é, trazer grandes riscos, pode fragilizar muito nosso sistema imunológico e pode dar acesso à instalação do vírus. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, não sei se, creio que você viu, liberou, agora junto com agora, o Ministério da Saúde e alguns médicos, para que as pessoas, nessa época, agora, não usem nenhum medicamento que tem ibuprofeno. Ibuprofeno é um né? é um anti-inflamatório não esteroidal, e estão ainda em avaliação, tá? é bom importante colocar, é, vai sair a, a essa avaliação em maio desse ano, possivelmente, mas a Organização Mundial de do de Saúde já está sugerindo, junto com médicos, com a classe médica, que não se tome ibuprofeno nessa época. Olha o que é um medicamento sintético. Esse, uhum. esse, esse medicamento. Ele, ele, ele é a base de que medicamentos assim, industrializados uh, uh, Sheila? só para as pessoas. Tem, tem alguns. Eu estou sem ele. Aqui tem até mais um que eu também não tomo. Mas assim, o um, Advil, esses analgésicos. Analgésicos. Então, hoje, por exemplo, né? as pessoas estão com anti-inflamatórios, né? Que são anti-inflamatórios, analgésicos. São anti-inflamatórios não esteroidais. Eles o ibuprofeno é muito consumido hoje, como foi consumido o AS antes. Né? Hoje, ele foi muito substituído pelo ibuprofeno. Uhum. E o ibuprofeno é, foi sugerido que ele aumenta a expressão da enzima é, conversora, que a gente chama de angiotensina 2, que é exatamente a receptora do vírus, do coronavírus. Então, se ele aumenta uhum. a expressão enzimática, ele vai facilitar que o vírus uhum. seja recepcionado, por exemplo, pelas células pulmonares. Uhum. Então, a gente sempre discutiu isso. Eu ensino no curso de farmácia, eu ensino no curso de medicina, eu ensino no curso de enfermagem, mas uma coisa que a gente sempre discute, né, tenhamos bom senso de entender que é, esses medicamentos sintéticos, eles têm seu sua utilidade, seu potencial, mas eles é, agridem de alguma forma o organismo. Porque o uhum. um profeno Sim. desse, que é tão consumido, só que né? inclusive... Então, consumir popularmente traz, está aí, está sendo suspenso esse assim, uso, pede para não usar do uhum. dano que isso possa trazer. Que dano, Sheila? Além de dar uma destruída no seu sistema imunológico, ele vai proporcionar, né, através de estimulação enzimática, que o coronavírus, que as células do pulmão recebam esse coronavírus. Olha só. Olha aí. E as pessoas sentem o quê? Febre, dor de cabeça, vai para o ibuprofeno, uhum. que é um remédio extremamente popular para isso. É. Outra, outra indicação também são os corticoides, né? a cortisona. A cortisona uhum. e os aines, o corticoide, ele destrói o sistema imunológico. Ele arrasa o sistema imunológico. A gente é sabe disso. Né? É então, consumir... Tem outra, é. tem outra praga também, que são os prazóis. É. Né? É. Isso. É, são outra, é, oh, gente, isso é uma coisa terrível. Você não, não imagina como é destrutivo para o seu sistema esses é. prazóis. É você pratoide. pega os prazóis, é, é o sistema... É, é para proteger o estômago, mas ele danifica seu fígado, ele também uhum. traz várias lesões, então realmente é, lança-se um, um medicamento sintético, né, um produto químico sintético, ele vai desenvolver uma determinada ação, mas ele vai também gerar uma cascata de outras maléficas. E nesse período do, do coronavírus é muito importante a gente não se automedicar, né? principalmente esse é porque a gente não sabe também quais outros medicamentos né? podem uhum. também é, é, proporcionar a, a, a instalação desse vírus, a multiplicação dele ou a recepção por, por essas células. Né? E aí, e aí Sheila, nós temos o quê? Né? Hoje, gente, nós temos, claro, que além do, do esse isolamento social, de alguma forma é um zelo que a gente tem para para com a nossa vida, para com a vida do outro em termo dessa proliferação. Né? Então você não tem uma aglomeração, você realmente lavar bem suas mãos, porque o sabão, né, como ele é, é, é um sulfactante, ele consegue destruir a, a, o envelope lipídico né, do vírus, é, a água sanitária, o álcool gel, tudo bem, mas nós precisamos fortalecer nosso sistema imunológico. Uhum. Para esse e para outras infecções. Então, é, e além do nosso sistema imunológico, que isso os olhos essenciais fazem também, uhum. e outras coisas que eu vou passar no final aqui, vou sugerir um protocolo né, antiviral, mas isso. é também equilibrar nossas emoções. Perfeito. Né? Então, uma coisa que... Nós não podemos discutir sistema imunológico sem falar de emoções, sem falar do que uhum. pensamos, sim, do que sentimos, sim, sim. Né? do que conduzimos nas nossas interpretações. tá Então... Nós estamos submetidos, principalmente recentemente, não só a uma quarentena, mas nós estamos, nós estamos submetidos a diversas informações da mídia né? uhum. que instalam, que alimentam o quê? Medo, insegurança, Sim. pânico, né? é, raiva também. Aí, o, o, que... Que é, o que é mais impressionante, Sheila, é que não tem uma informação voltada para a prevenção. A única prevenção é o isolamento social, claro que isso aí a gente está criando uma, uma, uma dificuldade desse vírus se propagar, mas não tem uma informação dizendo tome um suco de limão com cenoura, é, coma alho todo dia, ou, ou pila de alho, tome vitamina D3, tome sol, né? Não, é assim, tom, vá hum. tomar sol na varanda de sua casa. É impressionante como a gente vive numa cultura que leva as pessoas a se viverem dependentes. Agora, a farmácia, é uma coisa assim, absurda, né? Uma coisa absurda. É exatamente isso que vocês precisam entender, gente. É como o Sheila está falando aí, todos esses prazois, todos esses, esses medicamentos químicos, eles não fazem parte da natureza, entendeu? E tudo que não faz parte da natureza não é compatível com o nosso corpo. E as pessoas não têm ideia do, da, da deterioração que a longo prazo isso vai causando, né? o que leva doutor Cícero Coimbra, que eu entrevistei antes do, do Carnaval, é 60% dos americanos têm pelo menos uma doença crônica, ou seja, a pessoa está doente para o resto da vida. E 45% tem mais de uma doença crônica. Gente, isso é um processo de adoecimento em massa, que a gente está vivendo aqui no Brasil a mesma coisa, tá? Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo, toda essa informação que Sheila está trazendo, é exatamente para você entender que a, a natureza está aí disponibilizando para gente, né? como o sol também está aí disponibilizando, é né? um, um, uma poderosa, na verdade, um hormônio esteroide, né? a vitamina D3, é, que está por trás dos processos né? é, de fortalecimento do nosso sistema imune. Então, é importante que a gente esteja ressaltando esse, esse aspecto do cuidado, esse momento de você aprender a se cuidar, né? para quando vier outra virose dessa, você não está aí apavorado, né? Aí tem os aspectos emocionais que Sheila vai tocar também, né? E mostrar como os olhos essenciais também podem, ou seja, como a natureza pode nos ajudar nesse sentido também. É, e aí você vê, por exemplo, sabendo... Sheila, disso... Sheila, peraí, eu vou fazer o seguinte, é porque o Instagram, ele tá quebrando a live e ele não salva Tá? Então eu vou, eu, eu, eu como está faltando dois minutos, eu perdi duas lives essas duas semanas. Eu, eu descobri agora semana que é isso que está acontecendo. Eles mudam as regras. Aí se você não salvar a live, quando eles encerram, você perde. Então gente do Instagram, é o seguinte, eu vou encerrar a live e vou recomeçar para que a gente não perca isso per e fique gravado aí, porque se eu não fizer isso, ela vai, ele vai cortar e vai e não vai ficar gravado. É, então Sheila, uhum. um, um minutinho só que eu vou encerrar e começa de novo okay. e você faz a mesma coisa. Então gente, vocês vão entrar de novo pelo meu perfil que eu vou encerrar para evitar que a gente perca esse documento. Só falta um minuto. Ok. Pronto, estou encerrando aqui e já vou iniciar a outra live. Pronto, já estou, já estou, já estou ao vivo de novo. E Sheila agora vai, vai fazer o pedido de novo, vocês... lá, tô ouvindo. E aí vocês podem ir entrando de novo, para que a gente dê continuidade. Deixa eu ver se faz aqui o um convite. É, Só quando eu sair para... do, do seu nome, do lado do seu nome vai aparecer, você vai vai, vai fazer o, o pedido aí, ali. ok. Apareceu? Ah, apareceu. É porque tiveram, tiveram outras pessoas que, que pediram também ao mesmo tempo. É, pronto. Pronto. Então já estamos, é, deixa eu ver aqui, está só aguardando, Pronto. Pronto. já estamos de volta aqui no Instagram, porque aí a gente não corre o risco que aconteceu é, comigo em duas lives, agora eu descobri que aí isso, a regra do Instagram mudou, quem está aí ouvindo, cuidado quando estiver fazendo live, se você deixar o Instagram acabar, quando ele acaba, ele tira do ar, você perde a live, né? então a gente acaba antes, né, para evitar pra isso. Para gravar, coisa. né? É para gravar. E fica um dia no ar. Essa live, veja bem, a live de hoje não está no YouTube, mas amanhã nós vamos subir essa live e vamos botar no YouTube também. Porque teve pessoas aqui que estavam questionando por que não está no YouTube. É porque hoje a gente está fazendo à distância e no Zoom que eu estou utilizando, eu não tenho como botar ao, ao mesmo tempo no Facebook e no, é, no YouTube. No está então, em duas mídias, mas nós vamos colocar depois essa live lá no YouTube também. Tá então, é, como a gente estava conversando sobre uhum. esses esses ataques emocionais que a gente está sofrendo, né, que a gente liga a mídia realmente, é, nós não nós só temos essas, essas ali, esses alimentos venenosos, né, que são as informações é. que nos deixam fragilizados. Ou, é, as, é, e, é só brasileiro, né? É só brasileiro. Imensa... E nada para você se... não tem assim, vá meditar vai orar, vai fazer uma coisa, vá andar na floresta, vai tomar um banho de cachoeira, vá tomar um banho... De... Não, é só medo, é só medo, medo, medo, aí o pessoal, é. se você fica nessa vibração, vai, vai adoecer, vai piorar, né? Vai ficar é. E aí é uma né? reação, uma resposta, é uma reação comum se você fica realmente nisso, porque, olha, o número de pessoas, tanto famílias, amigos e, e, e pessoas que eu atendo, aromaterapia, que me ligaram, principalmente no início, em vez de quando ligam, assim, aterrorizadas, fragilizadas. Uhum. Né? No início eu até fiquei muito abalada, assim, porque é, é, é, eu, eu, eu via isso tudo acontecendo e, e muita gente, de certa forma, confia, né? A gente fica feliz por confiar e, e precisando conversar e tal. E a gente conversou muito. E, e eu vi o quanto isso estava desgastando não, é, todos nós, na verdade. Ninguém está imune a isso. Depende muito do acesso que a gente dá, da permanência desse acesso a essas informações. E uma coisa assim, uhum. eu, eu, eu sempre trabalhei há muitos anos, Wallace, com a Química das Emoções, é, com o estudo que eu fiz e fiz uma época no curso de Psicologia e a gente trabalhava Psicofisiologia, uhum. que é exatamente como a, a via de mão dupla que é o nosso corpo com, com o que sentimos com as nossas emoções. né uhum. Então, que a gente sente a tem reflexo no corpo e o nosso o que a gente sente no corpo também desperta né, emoções e comportamentos e aí a gente estudou muito sobre como né, é, essas essas digamos assim emoções negativas nos adoecem também Sim. fisicamente né? se instalam abalam o nosso sistema imunológico nossos sistemas emocionais idórico, né Sheila é, e, e, e as toxinas psíquicas elas Sim. Ficam difíceis de serem eliminadas. Então, elas impregnam muito. E, uhum. e são eliminadas, e o nosso corpo tenta, de alguma forma, expor isso, claro, porque a doença é uma manifestação de um alerta, né, de uhum. que alguma coisa não está funcionando bem, e que a gente precisa olhar para ela. Sim. E aí, hoje, a gente sabe que o estresse exagerado, porque o estresse é, é um momento de, de despertar, de atividade que a gente tem normalmente no dia a dia, mas precisa uhum. dizer quem é dono de quem, né? E aí, esse medo, esse estresse, o, o pânico, né? a raiva, a insegurança, isso tudo nos adoece porque vão se instalando, né? vão ter uma certa permanência. E aí, muitos problemas acontecem entre eles, a o aumento muito grande do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, uhum. as nossas suprarrenais são extremamente exigidas. Nosso sistema endócrino não é muito abalado. E, e é a permanência disso. Né? A insistência desses extensores é, vão nos adoecendo cada, cada, cada vez mais. Então, o cortisol aumenta e o aumento de cortisol tem uma, dá uma baixa no sistema imunológico. Então, nós temos óleos essenciais que trabalham que, com pesquisas científicas, como a bergamota... Como é, é, a salves clareia, que foram estudos feitos tá? com, com, com mulheres, tanto menopausa, como pós-parto, com, é, em situações mais estresse, estressoras, é, o estudo comprovou um aumento significativo dos índices de serotonina, de dopamina e a baixa de cortisol. Né? E isso é fantástico. Mostrando isso isso a... você está se referindo à salvisclareia... E à e... E bergamota. E a bergamota, né? Então, anti-estresse também, né? Isso, em termos de cortisol né? e aumento da serotonina e dopamina. Porque... Porque são é... os hormônios do bem-estar, da felicidade, né? É importante Exatamente. que vocês saibam disso, gente. Ó, serotonina, dopamina, citocina são os hormônios tão associados ao bem-estar, à melhoria do sono, né? São os hormônios associados... A felicidade, isso. né? Então, é, isso é muito nós importante. temos esse momento também é muito importante, isso, viu, Sheila? Isso, olha vai, eleva essa vibração. E cortisol, que ela tá falando aí, é o hormônio do estresse, entendeu? Então, ele baixa cortisol, significa tira você dessa, né, desses pensamentos, às vezes, auto-obsessores que tiram sua energia, né? É o cortisol, ele é um hormônio que ele normalmente tá. É sendo liberado durante o dia porque é um hormônio que nos desperta é um hormônio sim, dia... sim. de da sim. bem adrenalina na dosagem, é, na dosagem certa uma adrenalina né? ele, ele faz bem né isso porque eles estão relacionados ao sistema nervoso simpático né de luta e fuga mas uhum. a insistência dele não desliga a gente né a gente fica sim. cortisol por exemplo quando um dia à noite você vai dormir ele tem que baixar sim. e aí quando a gente está sobre a influência permanente de pessoas esse cortisol não baixa e aí vem insônia, vem tacardia, vem aumento de glicose vem é, vários batimentos cardíacos mais forçados, que vai forçar mais o coração, e, e tem um, uma cascata de eventos. Né? E é, o sistema hoje, nós temos neurotransmissores, que é muito importante que hoje a gente discuta sobre eles, que é o GABA, que é o sistema GABA-Égico, que é o principal Sim. neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, temos o sistema serotoninérgico, que a serotonina ela é considerada a molécula da felicidade, do bem-estar, a molécula Sim. mágica, que é uma molécula que hoje também se estuda muito, que é a molécula do, do bem-estar geral, da homeostasia, né? do sono, do prazer, é. da alegria. Do, olha Deixa do eu só falar, de... até algumas pessoas fazendo perguntas, eu não estou querendo interromper, depois a gente vai ter um momento para a Sheila responder algumas perguntas. Só para a gente não estar tá quebrando o raciocínio, tá bom? Então, vocês... Tem um pouquinho de paciência, estou anotando algumas coisas aqui, depois a gente vai dar uma passada nas perguntas, só para que a gente traga o conteúdo para vocês, como ela está fazendo, bem amplo, várias informações, depois a gente começa a responder perguntas, tá? Verdade. E aí, é... por exemplo, a serotonina, hoje é o neurotransmissor mais envolvido no processo de depressão, porque a uhum. baixa de serotonina, né, dá... causa a depressão. E Uhum. Vários medicamentos sintéticos são inibidores da recaptação de serotonina. Só que nós temos produtos naturais e temos mecanismos de produção também de serotonina. Né? Naturalmente, uhum. é, de uma forma mais, mais natural, mais própria. E aí, os óleos essenciais, é, os estudos que foram feitos, os óleos essenciais ansiolíticos, sedativos, antidepressivos, é, que que regulam o sono, que traz a homeostasia, porque nós só estamos saudáveis quando nós estamos completamente né, saudáveis, quando tudo funciona uhum. em harmonia. E claro. os olhos essenciais trabalham em todos esses sistemas. Né? E aí o que, é que acontece? É, nós temos, por exemplo, os estudos sobre os olhos que são ansiolíticos. É, a sugestão é que eles atuam exatamente no sistema gabaético, né? que é estimulando esse neurotransmissor GABA, que é para é usado no momento de, de, de ansiedade, para baixar essa ansiedade. Já uhum. o glutamato, ele é o principal neurotransmissor estimulante do sistema nervoso. Né? Então, esses dois neurotransmissores, eles têm que estar realmente controlados nesse sentido. E os óleos essenciais, eles atuam, além de atuar no sistema límbico, nas amígdalas, além de atuar no hipocampo, Além de atuar nessa harmonia, dopamina, sistema dopaminérgico, eh, endorfinas e todas essas substâncias do bem-estar. Então, eh, os olhos estudados e cientificamente comprovados são lavanda, que é muito famoso. Nós temos o laranja doce, laranja, né? Tem laranja doce e amarga. Uhum. O laranja doce, excelente ansiolítico, também é laranja amarga. É... Eh, o estudo desses dois, por exemplo, a lavanda teve um estudo na Alemanha e outros estudos, mas eu sempre, sempre esse na Alemanha, porque foi usado a lavanda numa uma cápsula né, de óleos essenciais que lá vende óleos essenciais em farmácias, em, em forma de cápsulas, chamado Silexan, que ele é um óleo de lavanda em cápsula. E aí foi feito um estudo com pessoas que consumiam, pessoas com ansiedade generalizada, tá? Não é uma ansiedade básica, ansiedade generalizada e tomavam esse, medicamento, esse o óleo essencial, outros tomavam o clorazepam, que é o similar ao diazepam, e outros o controle negativo, né? tomavam, tomavam água, por exemplo. E aí verificou-se, né, a partir de, de vários estudos, de testes psicológicos, de acompanhamento né, e de neurotransmissores, que o óleo de lavanda teve o mesmo efeito, um efeito bem similar, com as porcentagens até maior um pouco do que o benzodiazepínico. Só que Olha sem só. efeito colateral, Olha sem só. dependência, né? Então, isso. os óleos essenciais são altamente concentrados, quanto menos você usa, melhor, é diferente do outro, que cada vez você tem que aumentar a dose, os óleos uhum. essenciais, cada vez mais você diminui, né? A relação não é uma relação de dependência, não é uma relação de simbiose, de, de, de, de, de uhum. sugar realmente o que a gente tem, pelo contrário, é uma sinergia né, de existência, tá? Que é fantástica, assim, a gente diz isso porque vê isso né, na prática e estuda sobre isso. E o laranja doce também. Então, o laranja doce teve atuação similar à diazepam, para ansiedade, laranja amarga também, para compulsões alimentares, para compulsões também de abstinências de drogas pesadas, como crack. É, a bergamota, que tem esse efeito excelente sobre é, é, a baixa de cortisol, sobre a... a, a o aumento né, de, de, de serotonina, de dopamina. O, o do crack, qual é o que você falou especificamente? Pra, o de laranja. Depender, o laranja química. doce e o amarga. Todos laranja dois doce e laranja amarga, viu, gente? Para dependência química. Né? E é um óleo, Wallace, ah, assim, super acessível, porque esses óleos que são, por exemplo, nós temos no Brasil né, a laranja, o limão, a copaíba. Né? Nossa, a copaíba, a copaíba ela é, é, ela é rica em um interpende chamado beta-cariofileno. Que hoje é muito usado. Daqui uns dias vocês Deus, vocês vão ver muitos artigos falando. Já tem, mas eu espero que seja mais divulgado sobre a questão de neuroproteção para pessoas que têm é, é, problemas neurológicos, como é, é, convulsões, como é, como hoje também similar a cannabis. Então, Ele tem é, é, propriedades, é, é, né? do, do é, Similar propriedades... a, a, a óleo de cannabis, que é outro óleo extraordinário, né? É. e aí o um óleo de, de no caso, gente, não é o um óleo tá? essencial, é um óleo, um óleo fixo, né? Um Mas é um fixo, óleo essencial, sim, essencial, essencial espetacular, sim, sim. E, e eles têm atuações muito parecidas, no sistema canabidiol e tal, uhum. e esse ces também é anti-inflamatório. A copaíba é hoje um dos melhores anti-inflamatórios. E também foram feitos estudos sobre a questão de ansiolítico, né, é antidepressivo é também do, do, do Copaíba, você é usa Copaíba. Também. então é um óleo também recomendado nesse momento do recomendado. Né, e é imune estimulante. antidepressivo, imune estimulante, imune estimulante, né? então imagina você, olha uma, você usa um óleo desse você tem uma farmácia todinha, uma, né? uma gota uma ah. gota em duas gotas né? uma coisa que você precisa usar um pouco e tem um potencial maravilhoso e tem várias propriedades e hum. Você tem também, por exemplo, a, o Ilang-Lang, né? que também é, é hipotensor. Pessoas que têm pressão alta, por exemplo, o Ilang-Lang, o gerânio, é, a, a lavanda são muito usados para isso. então hipotensor vamos pegar... né? É, vamos pegar aí, por exemplo, esses antidepressivos ansiolíticos, também para insônia e tal. Lavanda, laranja-doce, bergamota, gerânio, salves clarea tá é, é, são muito conhecidos muito usados tem uma resposta eu, eu, eu atendo acompanho várias pessoas que me dão depoimentos maravilhosos sobre esses olhos uh -huh. né sim, sim. existem você muitos tem... olhos alas muitos né eu trabalho olhos. muito com olhos que são mais acessíveis aqui para a gente ter e claro e tem muitos olhos tem propriedades semelhantes então muitas vezes você ah, Olha o tal é mais difícil eu conseguir o abeto Uhum. Né, o preste o vetiver, que são maravilhosos. Então, a gente procura também adaptar outros olhos que tenham mais ou menos os mesmos constituintes. Por exemplo, uhum. como eu estudo química, né? E, Maravilha. E sou professora de química também. Eu estudo muitos constituintes químicos dos olhos, que é a uhum. química magistral mesmo dos olhos essenciais. E claro, claro. Os terpenos, principalmente, nos olhos essenciais, como eles são voláteis, ele uhum. tem as né, substâncias mais leves, né, Substâncias menores. Então... Os monoterpenos e sesquiterpenos são comuns nos óleos essenciais. É, uhum. E aí a gente tem álcools que são terpenos, né? Nós temos o limoneno, que é, que é um hidrocarboneto, mas a gente tem o linalol. O linalol, ele é um, um álcool monoterpênico que é estudado demais. Ele tem essa propriedade ansiolítica, ele atua no sistema gabaético, ele atua no sistema dopaminésico e seratominésico. Uhum. Vários estudos que feitos com linalol isolado. Mas percebeu-se que o linalol no óleos essenciais, por exemplo, olhos como é, a salve, a esclareia, o gerânio e a lavanda, eles são ricos em linalol. Uhum. E esse linalol tem esse poder ansiolítico, sedativo, perfeito. Tá. Então, Maravilha. se você pega o limoneno que tem na laranja no limão... Uhum. Se você pega... A, São a... inúmeras, a... inúmeras propriedades também, para aumentar o sistema imune também é maravilhoso, né? É, olha, o t tree ele tem o terpinen 4-ol, que tem vários estudos, a melaleuca, né? Com ele, que ele é bactericida, antifúngico, como nenhum outro, é, como uhum. nenhum sintético, por exemplo. Ele é antiviral, ele distribui o sistema imunológico, claro. ele, ele é, também tem ações é, é, moduladoras do sistema imunológico e também é, é relaxantes. Uhum. Tá. Então o eugenol que tem no cravo da Índia Que tem um poder enorme também para vírus, para bactérias, para filhos uh -huh. Eles aumentam a produção de anticorpos é, eles, eles também são antivirais Conseguem uhum. evitar a multiplicação a proliferação de vírus, infecção Então imagina se pegar o um mesmo óleo ou, uhum. Uma quantidade pequena de óleos E eles são, para hoje, eles são imunostimulantes antivirais e ansiolíticos. Uhum. É, então, você Sheila, tem... vou, vamos, vamos, vamos... Tem muitas perguntas aqui, mas o que eu pensei foi a gente fazer uma, uma síntese em cima desse momento agora, é, que tem perguntas aqui de vários, de largo espectro, entendeu? E não dá, é, eu teria é, que fazer uma... eu ler, uma... porque eu estou olhando para as duas mídias. É, a gente deveria, depois, teria que fazer mais umas duas lives para atender toda a demanda. Mas, assim, vamos aproveitar e dar algumas dicas para as pessoas mais específicas. Então, vamos fazer um resumo. Por exemplo, sistema imune, quais são os óleos essenciais para... É, você já falou aí, mas só para a gente sistematizar isso aí, né? É, no caso, depressão, ansiedade, insônia, né? Também, é, aí, como utilizar, tem pessoas perguntando se pode tomar, é, é, ingerir, né? É, ingerir... É, é... Ou seja pela boca ou, ou inalar, qual seria a melhor forma, ou tem uns olhos, que você pode fazer as duas coisas, ou todos podem fazer a mesma coisa, né? Então, seria interessante a gente fazer uma, uma síntese, tem pessoa querendo saber também a melhoria da atenção em crianças tem muitas perguntas aqui, né são muitas perguntas, Sim. mas é, a gente, é, a gente vamos, nós vamos focar para que a gente possa fazer uma síntese, a gente em outro momento podemos dar continuidade, e trazer mais ah. informação, né? Porque senão a gente vai passar o, o dia inteiro, a noite inteira. Ah, tem inteira assunto aqui para muito tempo. É, não, eu, com certeza. A gente vai até meia-noite aqui sem parar. Mas vamos, vamos focar, então, Sheila. Vamos, vamos fazer uma síntese aí. Então, sistema imune. Vamos, vamos pegar o sistema imune, que é exatamente... Está todo mundo precisando aumentar a sua imunidade. Então, é, quais são os óleos essenciais que você recomendaria? Você já falou, mas só... Tem gente tá está entrando agora também, só para a gente fazer uma sistematização disso aí. aí vamos vamos para o sistema imune, então. Pronto, eu vou citar alguns e aí você pode adquirir um ou outro, né? não precisamente todos esses óleos, mas, por exemplo, copaíba, copaíba. O, óleo de la... o próprio óleo de lavanda ele é, ele é uhum. muito importante como imunostimulante, o alecrim, tá? o tipo cineol, o quimiotipo cineol do alecrim, principalmente, ele, é... ele tem o poder de, de estimular o sistema imunológico muito forte o cravo da Índia, que a gente viu em várias pesquisas, Sim. o pituit, que é a melaleuca, Sim. o capim-limão, né? que aqui a gente chama de capim-santo, mas no óleo essencial é né? capim-limão, uh -huh. o próprio hortelã-pimenta, tá? uh -huh. é... o gengibre, o óleo essencial de gengibre, o óleo de louro, que foi a grande pesquisa né? de de, de mulante uh -huh. Então, a bergamota, uhum. quase todos os óleos assim, que eu trabalho, eles são imunostimulantes. Então, assim, inclusive, pessoas é, com, que estão com câncer, com processo de quimioterapia, eu acompanho alguns delas, a gente trabalha muito a recuperação do sistema imunológico e a, o fortalecimento dele, né? antes da quimioterapia e pós. Com esses óleos, uhum. como o capim-limão, como alecrim, como a hortelã-pimenta, o copaíba, são muito importantes, né? Então... Olha no caso do alecrim, viu gente? Ela falou aí do alecrim cineol, porque tem o alecrim cânfora, cânfora. também, não é? Não é? Não é, Então, nesse caso aí para imunidade o cineol é mais indicado, né? É, o cânfora a gente também usa, mas o cineol ele é, ele é muito, muito o de eucalipto, eu esqueci de falar, o eucalipto, eucalipto, também, né? eucalipto, além de ser um óleo, todas as espécies, né, triodoro, o eucalipto glóbulos, eu uso muito o eucalipto glóbulos, eles têm um potencial muito grande também de, de tratar as vias respiratórias, né, que a gente sabe, mas uhum, ele também é imunestimulante. Então, para esse período, depois eu vou ah, dar umas receitinhas aqui, rápidas, que você pode fazer com esses óleos, para borrifar, para colocar no difusor, para inalar. O ambiente, né? o difusor, isso. você fica ali trabalhando. Eu tenho exercido muito serviço, isso nessa né? quarentena. Nessa quarentena, eu estou me permitindo né? ter o tempo de ficar em casa. Você sabe, você conhece meu quintal, então eu, eu vou para o meu quintal. Sim. Eu é. tenho plantas, eu tenho o ar é. lindo lá, tomo meu sol todo dia, a gente vai falar também. Mas, olha bem, esses são os mais imunostimulantes que também, uhum. dentre eles, tem os antivirais mais, mais potentes, né? como o de cravo da Índia, o de louro, o, o titui, é, o eucalipto. Praticamente todos esses que estão aqui também têm uma ação antiviral. Uhum. Né? Todos que eu citei aqui são imunes. Praticamente então, todos, imunes. né? Isso. E com pesquisas né, de alguns assim, bem, bem sérios. Aqui no Brasil uhum. também se pesquisa muito. Estava vendo... Maravilha. Ô, oh, oh, Sheila, é, seria interessante você falar, por exemplo, a copaíba, a gente pode tomar ele... Ele tomar uma gotinha por dia ali de copaíba já é uma, uma bomba atômica do bem, Sim. né? É, primeiro do assim... Óleo de, é... Do óleo de coco, né? Como, como os óleos são muito concentrados... É, então, as pessoas me perguntam sobre toxicidade, que a gente sempre estuda. Mas, assim, os óleos essenciais que têm os terapeutas, eles têm uma toxicidade desprezível. Os que são realmente tóxicos, eles não são produzidos como terapeutas. Então, eles não são nem produzidos, e mas eles são muito concentrados. Então, o que, é que a gente faz? Eu, particularmente, né, sou aromaterapeuta há algum tempo, é, Eu alguns eu não indico ingestão, né? algumas marcas também que eu, eu não conheço, eu não indico ingestão, eu trabalho um pouco com ingestão, mas eu trabalho com alguns, por exemplo, é, o óleo de coco, o Wallace, ele é um óleo, né, um óleo grato, um óleo, um óleo fixo, uhum. mas ele extraído a frio, né, que ele, é, ele tem essa prensagem né? a frio, ele é espetacular, ele é ele é bem permeável à pele, então, para usar para massagens, uhum. mas ele tem o poder, que eu queria sugerir a vocês, o uso do óleo, como óleo carreador para óleo essencial também, e também para consumo, porque ele é rico em ácido láurico, o grande potencial do óleo de coco é o ácido láurico, uhum. é um ácido graxo de cadeia, já, mas não tão longa. Uhum. E ele, além de, de ser benéfico para colesterol, para triglicerídeo, porque ele consegue interagir com, limpando essas, essas gorduras, organizando a questão também hormonal, mas o grande, é, a grande substância que é o ácido láurico, uhum. ele se forma numa substância chamada monolaurina, o ácido láurico forma monolaurina e a monolaurina é um componente do leite materno. Imagina você depois de adulto poder ter acesso a um dos componentes do leite materno, porque é o óbvio. leite de vaca foi feito para bezerro, né? É. O, o leite de cabra é para cabrito, o leite, é. o leite materno é para humano. Sim. Mas a gente tem a faixa de consumir esse leite materno. É. E o, o óleo de coco ele ajuda nisso no sistema imunológico, que é uma discussão pouco feita. Mas ele também, além de, por exemplo, ele, ser, ele é excelente como óleo carreador para massagem, porque ele possibilita que os óleos essenciais tenham mais acesso à pele e, e entre né, no, no sistema circulatório. E ele é excelente para ingerir. Ou puro, ou como, por exemplo, eu sugeri para você, exemplo, você pega uma colher de manhã de óleo de coco e coloca uma gota do de copaíba. Existe o óleo resina de copaíba e o óleo essencial. E... Por incrível que pareça, eles têm propriedades muito parecidas. Então, Mas o óleo resina, ele não é destilado. Ele é tirado direto daquele furo que tem o caldo e tira a resina. Inflamatório, perfeito. E dessa resina, a gente faz a destilação e tira o óleo essencial. Então, tira moléculas mais leves, né? que é mais rica em beta-carionicina. Uhum. Mas você pode pegar, por exemplo, o óleo essencial de copaíba, pingar uma gota e... Assumir com, com óleo de coco. Então, nesse com momento, coco. gente, um, uma gotinha de óleo de copaíba, esse é que eu estou fa fazendo também com orientação de cheiro, uma gota de copaíba, com um óleo de coco, você vai dar um upgrade aí no seu sistema imune, é além de todos esses outros óleos que ela falou. Nós sempre fazemos o em assim, ciclo também, né? Nós temos, quando é um tratamento, por exemplo, é, vamos pegar é, ansiedade generalizada. Uhum. Vamos fazer um tratamento. A gente faz um tratamento por alguns meses, mas a gente faz sempre uma janela terapêutica. A gente usa 21 dias, para 7 dias e volta o ciclo de 21 dias. né? E aí vê quantos ciclos, e 3 ciclos, e 4 ciclos, e 5 ciclos. Uhum. E é muito importante isso. Você toma um tempo, porque ele é muito concentrado e ele não precisa você ficar usando o tempo todo. Você usa para que o organismo, inclusive, processe as informações daquelas moléculas extremamente benéficas uhum. e harmoniosas, né, de uma vibração maravilhosa, e aí depois você retoma, quando é um tratamento mais extenso. E qual é, qual esse, ciclo, qual é esse ciclo que você recomenda, Cheio, só para... É, é, 21 saber. dias. 21 dias. É quando aí... é uma coisa permanente, tá? Você quer fazer é. um tratamento específico, né? E você vai fazer durante um tempo. Então, 21 dias para 7 dias, para a janela terapêutica. Para é 7 dias. Dessas informações, e volta de novo, aí faz mais 21 dias... Para sete, dependendo do, do, do percurso todo de tempo que vai ser feito. Então, por exemplo, para quem tem ansiedade muito, síndrome do pânico, que é muito instalada, pode fazer isso com a lavanda, ou com um limão. o limão. Ô, Sheila, vamos, vamos pegar então Mas aí. A a, é a, vamos pegar então a ansiedade e insônia, que é um tema que aí algumas pessoas já falaram. Pronto. Então, Perfeito. vamos fazer também aí mais ou menos o que você fez aí para o, o sistema imune pronto é, eu recomendo demais, é, porque eu, eu faço comigo e eu vejo muitas pessoas também me relatarem, é lavanda, uhum. tá? O que é que você pode fazer? Você pode usar num difusor, esse que eu tô usando, não sei se dá para vocês verem, aí, vou até tirar aqui, ele, ele tá aceso aqui, deixa eu tirar, pronto. Isso aqui é um, um difusor de ambiente... Isso aqui é um, um colar, também difusor. Uhum. Esse difusor eu uso sempre que eu vou dormir. Isso coloco... aí tá, você liga na, na, na, na, na energia elétrica? É, como elétrica, carregador né? de celular mesmo. Né? Carregador de celular. Eu coloco mais ou menos 100 ml de água, dependendo do tamanho do difusor, e coloco algumas gotas do óleo que eu quero. Ou um óleo só, ou óleos combinados, que a gente chama de blends ou sinergia. Uhum. Então, por exemplo, para quem tem insônia muito forte... É, eu recomendo inalar diretamente antes de dormir, coloca uma gotinha vou pegar uma aqui isso aqui eu trouxe de Roma ele tem outro formatozinho então você coloca uma gota na mão tá? Uh -huh. nesse caso faz isso porque como são moléculas voláteis você fazendo isso, aquecendo, elas desprendem e você faz a inalação, tem óleo que não é bom você encostar muito porque arde um pouco a pele. Então, bota um pouco distante e faz inalações uhum. profundas. Só o exercício da inalação já lhe acalma, né? Porque é um exercício uhum. extremamente compassado. Isso antes se senta, de dormir. Antes de dormir. Então, o que é que eu faço? Inalo uhum. uma gota, por exemplo, de lavanda. Ou, uhum. quem não tem lavanda, uma gota de laranja doce. Uhum. Não tenho, chega uma gota de lang-lang, tá? uma gota de gerânio, ou uma gota de bergamota. Eles são extremamente ansiolíticos e eles promovem muito o uh, um sono tranquilo. Uhum. É claro que tem pessoas que têm seu período. Né? As pessoas às vezes dizem assim, Sheila, eu inalei, dormi bem, já estou dormindo bem, né? tem poucos dias que estou dormindo bem. Tem gente que demora um pouco, porque o uso dos óleos essenciais, a atuação, ela é de dentro para fora, ela vai trabalhando algumas desorganizações que nós temos. Então, é só para esclarecer. Tem uma pessoa perguntando: lavandim é uma lavanda brasileira, é? é um lavandim, tipo de... ele tem. É, a lavanda você tem que ter algum cuidado. A lavanda, assim, cuidado que eu estou dizendo, tem de espécies. A lavanda francesa, espanhola, a lavanda europeia é a lavanda cujos componentes, que é o linalol, o cetap de linalila, são acioli. Se você pegar ah, a lavanda Então, então você está você falando de lavanda francesa, então. Né? Francesa, ou lavanda verdadeira. O nome científico dela é lavandula angustifolia. Ou angustifolia, como alguns chamam. Essa é a lavanda Sim. ansiolítica, sedativa. Né? É, a lavanda brasileira ela já é o contrário. Ela estimula. Ah, então, é? Tem é gente outro... que diz, Sheila, é, eu, a lavanda foi, foi me estimular. Né? Ela não estimula de deixar você elétrico, ligado, não. Mas é... ela, não, ela não dá aquela baixa total no sistema <risos> então, é outra... então, é outra coisa, né? É, o lavandinho também é uma espécie mais híbrida. Ela tem um pouco da característica de uma lavanda e de outra. Ela é um pouco ansiolítica, mas não tanto Sim. quanto a lavanda verdadeira, que realmente é... A lavanda é, ela é muito universal. Ela é um coringa. Ela serve para vários coisas. Ok. E, é, é bom deixar então bem claro viu, isso aí, viu, gente? A Sheila está falando de lavanda verdadeira ou lavanda francesa, para ter um, um, um efeito mais potencializado, ok? Isso, que é lavandula angustifolia, ou angustifolia, esse é o nome Lava. que tem que vir lá no, no vidro, né? O nome científico. E é, é rica e acetato e linalila, que são esses componentes. Então, você pode tirar, você pode também colocar no difusor, por exemplo... Três gotas. Só posso usar um óleo, Sheila. Não, supor que você tenha lavanda e laranja doce. Você pode botar pode três gotas de lavanda, duas de laranja doce ou três. né Até seis gotas, tudo bem. Deixa no difusor, tá? Ora, geralmente esses difusores, com duas, três horas, eles param por ele mesmo, porque a água desce. Não é muito interessante você ficar mais de três horas inalando o uhum. aí Isso é importante, é, um, é, um, é uma biossegurança. Certo. É, então, você também, durante o dia, você pode pingar no seu colar, no, no algodão do seu colar, ou você pode colocar no seu difusor, ou você pode inalar qualquer um desses óleos. Uhum. Você pode inalar sempre pouco, sempre uma gota. né? Então, você pode inalar, por exemplo, vou dizer para um, um cliente minha, uma pessoa que me pediu. É, tinha uma crise de ansiedade muito grande, tomava três tarja pretas e e os outros medicamentos que vêm junto, né? porque acaba com o estômago, com o fígado e tal, e me pediu para... É... Especificamente para outros, para aquela pessoa, ela fazia inalação de manhã do gerânio, que é um óleo espetacular para a mulher, principalmente, menstruação, menopausa né? e tudo mais. Ela inalava de manhã gerânio e à noite lavanda, ela... Inalava um pouquinho, é, mais ou menos meia hora antes de dormir, e colocava um pouquinho no difusor durante a noite. Né? E aí fez esse ciclo de 21 dias, parou. Com três meses ela disse assim, é, eu só uso um dos medicamentos numa quantidade muito baixa quando eu tenho uma crise, assim, que eu fico inseguro e tal, e ainda consumo. Mas ela deixou, coisa de 13 anos de uso que legal olha só gente. então muitas eu estou te dando exemplo de muitas pessoas né sim, então você sim. pode usar seguramente para uhum. ingerir como passa pelo metabolismo né gastrointestinal hepático eu uso pouquíssimos modos que eu faço ingestão ou que eu aconselho. Uhum. às vezes por exemplo quer dar uma turbinada no sistema imunológico na desintoxicação do sangue muito importante para depois de quimioterapia ou que você quer fortalecer? Limão. Limão siciliano. Imagina, Wallace, uma gota de óleo essencial equivale a 24 xícaras de chá daquele, daquele daquela, aquele vegetal. Uhum. Então, uma gota é suficiente. Né? Você uhum. pode botar no suco, no chá, ou no óleo. Pega lá o óleo de coco, ou azeite de oliva, né? ou óleo de uhum. linhaça. Coloca uma gota, e um chia para TPM gerânio também serve né tanto TPM Olha, como gerânio né? gerônio, já foram feitos estudos científicos gerônio gerânio lavanda e salves clare são óleos que é, diminuir o estresse que fortalecer o sistema imunológico e que fazem uma coisa Wallace, fantástica chamada reeducação hormonal é educação eixo, hormonal, né? Não é reposição hormonal como, como uhum. as pessoas com menopausa fazem. Pegam um, uma coisa estranha, né? Impõe ao organismo, que é a reposição do hormônio, e você sabe que foi feito um estudo que milhões de mulheres desenvolveram câncer de mama uhum. depois do uso de reposição hormonal, além de, de desestabilizar. Os óleos essenciais, eles fazem reeducação hormonal a partir do eixo uhum. hipófise e hipotálamo. E aí vai, tireoide e todas as outras glândulas, inclusive as glândulas sexuais. Então, eles uhum. reducam, são estrogên-like alguns. Então, tem o mesmo papel de estrogênio e regulam TPM, cólicas menstruais e o, todas as sintomas de menopausa, que são ciclos sagrados da mulher. Né? são uhum. ciclos que, que a fêmea que a mulher veio trazer que é durante tanto período passar a procriar, passar a reproduzir que é o período da menstruação uhum. e depois desse ciclo cumprido parar esse processo, como uma questão de proteção mesmo para claro. a mulher para o filho e tudo então não é uma doença, é um ciclo e esse ciclo uhum. tem que ser saudável tem que ser harmonioso né? Uhum. E, e trazer isso para as pessoas então olha quantos assuntos a gente está nossa, né? é, muito... é um aspecto. Bom, misturar a, a copaíba com o limão está tranquilo, né? Para ingestão, tranquilo. uma gotinha de cada um, né? De cada pra, um. Para exemplo... rinite também, o limão ele entra aí com hortelã-pimenta, seria um óleo também. Para a rinite, ó, eu, eu gosto de fazer, eu coloco o, o óleo resina de copaíba como óleo carreador, né? E aí eu coloco o óleo resina de copaíba, eu coloco eucalipto, tá? Hortelã-pimenta. Esses dois Eucalipto gló glóbulos, né? Pode ser o glóbulos. E o hortelã-pimenta. Esses dois têm inúmeros estudos sobre eles. Para rendir o sinusite, que são Nossa, as... Que inclusive, você pode usar para inalar, né? Você, você pode usar. massagear essa região. Aqui no sinus, né? Que é o do sinusite, que inflama. Uh -huh, você sim. pode massagear essa região. Puxa um pouco para cá. E você pode massagear também o peito e a parte superior das costas. Tá? Passa para cá, ó. Por exemplo, agora que nessas infecções respiratórias, mudança de clima, uhum. é, tem várias infecções respiratórias, não só o coronavírus, né? a gente sabe disso. Então, uhum. você bota óleo de resina de copaíba, na cheira eu não tenho óleo de coco, uhum. tá? ou, ou um óleo de linhaça, ou um óleo de, de azeite. Amêndoas, né? Pode ser amêndoas óleo de hoje. amêndoas, né? eu tenho até amêndoas aqui também, abacate. abacate. Depende do óleo que você tenha, não pode pegar esses óleos de cozinha, né? que são óleos Vai botar misturados. óleo de soja transgênico, é. pelo amor de Deus, né, meu? gente? Pelo amor de Deus, você vai... <risos> é. aí é um suicídio, né? Então, o <risos> que, é, que, é que a gente faz? Coloca uma colherzinha de, de sopa. Uhum. Você pode fazer isso duas vezes ao dia. Bota duas gotas do, de hortelã-pimenta, duas de eucalipto. Se quiser, duas de limão. Mexe bem, mistura bem. Massageia o peito, né? Massageia as costas passa um pouco no pescoço, né? e como vai estar diluído, você pode passar nessa região, porque o hortelã-pimenta é meio... Ele, ele arde um pouco, né? Aí você passa um pouco assim, é beleza, porque ele não maravilha. só vai aliviar os sintomas respiratórios né de infecções, mas ele vai tratar pelo sistema imunológico ele vai lhe dar uma, uma leveza maravilhosa. Só quem usa óleos essenciais sabe o que eu estou falando. Nossa, então, é maravilhoso. Mim é um uma, ritual. Sensação, uma sensação maravilhosa, né? É um ritual, assim, porque eu uso muito inalação sabe, e massagem, são os que eu mais uso, porque uhum. a simples inalação, você viu, os resultados fantásticos, porque ele tem acesso ao teu corpo todo. Ele vai para o teu cérebro rapidamente, ele entra no teu pulmão, na corrente sanguínea, glândula, sistema imune, muito rápido. Direto, né? eficaz. Então, Conecta ali nos receptores celulares, a informação já vai... E aí, vai, as, as mudanças vai. epigenéticas, gente, acontecem, acelera os processos de mudanças epigenéticas, entendeu? Verdade. Então, isso aqui é que é e a epigenética, ela tem dois caminhos: ela pode mudar o código genético para o bem como para o mal. Para o mal então, isso. quando você educa esse código genético à saúde. Uhum. Essa, essa memória desse código vai se perpetuando. Sim, Isso através sim. de alimentos, de pensamentos, né, do que você ingere, do que você pensa. Isso. tem então uma parte da minha tese foi sobre epigenética, e, e muito legal, sobre enzimas que, que, que, que, que uhum. de cintos inflamatórias em relação ao código genético. Então, é, vou dar também uma dica. Para esse momento, é, purificar o ambiente, né, já que a gente está em isolamento, mas vamos supor. Você recebe alguém na sua casa, pode ser amigo ou parente, ou você precisou sair em algum momento e voltar. Ou uhum. mesmo que você se mantém em casa. É, eu faço, eu tenho aqui, está tá lá do outro lado, um borrifador. borrifador, é. perfeito. Como? Eu faço o quê? chegar chega alguém aqui, às vezes eu recebo, eu compro a kombucha, né? Que é um problema kombucha. maravilhoso. Às vezes eu vim deixar e eu, eu borrifo ele, me borrifo, borrifo a casa. Ele adora, né? Tem gente de... que. Achei, ele mal, mas ele adora. Então, como é que a gente faz? É, eu, é muito importante ser feito com álcool de cereal. É um álcool que vende tanto em farmácia como nessas lojas uh -huh. de, de produtos né químicos. Só que como está tudo fechado, digamos assim, Sim. mas dá para você adquirir em farmácias álcool de cereal. Se não, você pode fazer com álcool de 70%. É. Uh -huh. Esse, do álcool. Porque o álcool de cereal ele é um álcool de arroz ou de um trigo, é diferente, né? E o que é que você faz? Eu faço sempre assim, eu faço 100ml, só que eu coloco 80ml do álcool de cereal e 20ml de água que, por exemplo, se eu, quando eu tô na faculdade, eu pego água destilada. Mas como a gente tá em casa, água filtrada, gente. Porque como uhum. a gente vai respirar, a gente não quer respirar essas águas de torneira uhum. né? sim, da sim. circulação. Então, coloco 80ml do álcool de cereal, 20 da água, Uhum. E aí, eu tenho várias receitas. Por exemplo, uma que eu tenho agora aí é. Bota dentro 20 gotas do óleo de limão. Tá? Pode ser qualquer limão. Limão siciliano, Laiti, qualquer um. 20 uhum. gotas de eucalipto. Ok. E 40 gotas do de melaleuca. Melaleuca otetri, viu, gente? Para vocês. É, 40 são... gotas. 40 gotas. Então dá 80 gotas aí. Dá mais ou menos 8%. Né? 80 uhum. gotas. É, é... Aliás, 80 gotas. Em, em 100 é, ml no total. Né? É, um... dá, dá 4%. É, em 100 ml. Dá 4%. 4 a 5% é ideal. É... Você também tem... tem outra que eu gosto muito, Wallace, que. Esse é pesado uhum. mesmo, assim, para. Sistema imune, só em você inalar. Sistema imune respiratório, uhum. que protege muito das infecções, né? Combate bem o vírus, que é esses mesmos 80 e 20, né? De álcool e água. Certo. Aí você coloca 30 gotas do cravo da Índia. Esse é muito maravilhoso. Cravo. 30 gotas do cravo da Índia. 30 gotas do tea tree, que é o melaleuca. Uhum. E 20 gotas do capim limão. Que além de ser repelente, uhum. além de ser é, imunestimulante, também é antiviral. Né? Então, uhum. você tem aí duas, duas, duas receitas. Isso para CML. Cheira, eu quero fazer 200 ml. Aí você dobra. Uhum. Né? E, assim, ah, e dá para fazer muitas viu? Chega alguém bobo. Que legal, chico. que ou, legal. Cheiro. Ou mesmo eu faço a limpeza aqui em casa e tal. Borrifo antes de dormir, borrifo em cima da cama, tudo é motivo para mim. Para ter. E ele é uma concentração muito diluída, ele não tem muito problema. Ah, chega, mas e álcool tá cereal bom. é uma coisa que você encontra facilmente, né, é super facilmente. Mercado, em supermercado, em lojas. Eu de... compro, olha, Sem, aqui tem um né? que eu compro, é, já lá nessas lojas de produtos químicos, que ele já é de 5 litros. De 5 litros, né? E cinco aí você tem então, Você fica em casa né? porque a hora que você precisar, né, é, é, você faz. Coloca banheiro. Uhum. Então, mantém sua casa cheirosa, mantém sua casa protegida, e você recebe esse benefício, quem está também. Uhum. Né? Então, então maravilha. você pode usar, então, na lava. na passagem, forma... ou, ou, ou, ou difusão, ou borrifador. Né? Que maravilha. Todas as informações, olá. sei lá, tem meu WhatsApp, alguma coisa. A gente pode olha, fazer. gente, eu vou passar para vocês o, o contato de Sheila. tá? É, eu vou. Fazer o seguinte, eu vou durante, eu estou fazendo as chamadas dicas quânticas, Sheila, e eu vou estar e... colocando alguma dessas dicas suas. É, amanhã também nós estamos, gente, nós nós abrimos uma, um um grupo de WhatsApp é, e nós tomamos a decisão de de dar uma aproveitar nesse momento, né? Eu tenho o um meu programa chamado Despertar Quântico, que eu gravo um vídeo por dia com dicas, só que nesse período nós fizemos um nós estamos lançando... Amanhã vocês podem ainda entrar no grupo de WhatsApp, viu, gente? É um, assim, uma oferta é, assim, completamente extraordinária que nós estamos fazendo para esse momento, onde eu vou dar acompanhamento por um ano às pessoas, é, ali com vídeos diários. Então, eu vou trazer dicas de óleo essenciais, nós vamos fazer meditação, nós vamos fazer respiração nós vamos fazer FT, dicas de alimentação, que eu tenho, né quem conhece o meu trabalho, eu estou mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, quem está acompanhando o nosso Instagram, nosso, nossas mídias sociais, todo dia eu estou fazendo uma live é, com essa, com essa uh, proposta de elevar o sistema imune, tem um divulgado o protocolo Coimbra, do doutor Cílio Coimbra, que ele cantou essa antes, antes do carnaval, doutor Carlos Baima, que eu entrevistei também, outros médicos aí, um trabalho extraordinários e aí quem tiver interesse né, em ter esse acompanhamento vai lá no grupo do WhatsApp porque amanhã nós estamos é, abrindo, vai ser só amanhã é né? uma janela de oportunidade o link do, do tá, o WhatsApp tá lá na, na minha bio viu gente vai entrar na minha bio eu vou pedir para o pessoal colocar também aí na é, é, Laís por favor você coloca no Facebook tá e Aqui, quem está no, no, no Instagram, você pode ir lá na minha bio ou manda um direct. Então, entra, no, entra um direct pedindo o link que nós mandamos para vocês. Então, nós vamos estar tá criando um programa né, de acompanhamento anual, com um vídeo por dia, com inúmeras dicas. Né, porque a grande questão que a gente vê, Sheila, é que as pessoas só se preocupam é, é, em cuidar da saúde quando adoecem né então assim a é. questão é o né? quando se sente ameaçada então a questão é outra né então exatamente o que eu vou mostrar nesse acompanhamento que eu vou fazer é como você tem um estilo de vida saudável então por que é que eu não tomo remédio a mais de, de de de 30 anos depois de ter passado 20 anos pouco mais de 20 anos dependente de porque eu mudei meu estilo de vida eu não vivo, não vou para as farmácias hum. comprar medicamentos químicos, eu vou comprar eles essenciais, né? Então, ou seja, e a minha alimentação, a série de cuidados, suplementação, a série de coisas. Então, a gente vem dando dicas, vocês podem nos acompanhar no Instagram, tá? Eu recomendo que vocês acompanhem também o Instagram de Sheila, ela ela ela mora lá no Ceará, em Juazeiro, é, Juazeiro do Norte, né, Sheila? É, é, é o Juazeiro, porque tem dois Juazeiros, às vezes eu, eu é, esqueço, Juazeiro né? do é, Norte. É do norte e ela dá cursos também, vocês podem acompanhar, quem tiver interesse, ela também, alguns óleos essenciais ela fornece, vocês podem entrar em contato com ela, de repente, pode, algum desses óleos pode, pode entrar depois em contato no, no Instagram dela né, e, e, e conversar diretamente com ela, né. eu, vou, eu vou estar divulgando algumas dessas, dessas receitas que ela passou aqui, tanto no nosso grupo lá do... do, do né? Nós vamos estar divulgando lá no Despertar Quântico, vamos estar colocando como dicas quânticas lá no Telegram também, quem está nos acompanhando no Telegram, que a ideia é exatamente da gente... Nesse momento é o momento da gente unir forças. Aí está o Instagram da Sheila, viu, gente? Ó, Sheila, underline, Xenofonte, um, um, é que a Laís acabou de colocar aí. Então, vocês é, podem ir lá, mandam um direct para ela, se forma você tiver uma Isso. questão especial, a gente é o WhatsApp. Conversa. Você pode fazer consulta também à distância, né, Sheila? Assim, por, por, por, por Skype, se quiser uma consulta particular, entra em contato aí, porque você vai estar é, exatamente com assessoria de, um, de uma profissional extraordinária, com conhecimento, uma pessoa que ama o que faz, tem embasamento científico, é né, professora universitária, e assim, as dicas que elas trouxe para a gente aqui já são coisas muito, muito preciosas, né? Eu quero te agradecer, Sheila, por todas essas informações. E aí você, eu recomendo que vocês, quem quiser mais detalhes, que entrem em, em contato, em contato no, no privado com a Sheila, tá? Ela aí já colocou aí o, o, o, o é, e nós vamos estar divulgando também. Essa live fica 24 horas no ar, mas nós vamos colocar isso também no YouTube e no Facebook, vai ficar lá permanente. Então vocês podem ver e rever esse conteúdo Perfeito. quantas vezes vocês quiserem aqui. Como vocês sabem, só fica 24 horas no Instagram, amanhã sai. Mas nós vamos subir essa live e vamos colocar também no YouTube para que ela fique lá permanentemente né, como, uma, digamos assim, uma informação de utilidade pública. A gente está fazendo um trabalho nesse momento de utilidade pública para que o máximo de pessoas possam se beneficiar disso aí. E aquelas pessoas que querem ter um acompanhamento mais próximo eu recomendo que vai lá no grupo de WhatsApp porque eu vou estar fazendo um trabalho assim é realmente de assessoria de uma, uma, uma tipo uma mentoria né para que você possa é, sair dessa é, dessa cultura de doença que as pessoas vivem né e que é. possam estar no dia a dia cuidando de maneira e cuidando curtindo fazendo você faz um negócio desse aqui né? um vaporizador desse ambiente, você chega num ambiente, tá um ambiente todo cheiroso, é, todo agradável. Existem várias outras possibilidades, diversas Essa é apenas uma delas. Basta aqui de uma live. Né? É, a, gente uma... Pode, a gente pode depois fazer um outro momento, né? De, claro. e dar outras dicas também, continuar, porque esses conteúdos, quando a gente fazer começa a falar... Fazer mais estudos. É, né? é, a gente, quando começa a falar, é, é tanta coisa maravilhosa que acontece, é. a gente pode, em outro momento, agendar uma outra live e dar continuidade nesse papo aqui. Eu acho que a gente já foi maravilhoso, Sheila. Eu gostaria que você deixasse, então, um recado final para as pessoas né, que estão, nesse momento, precisando elevar sua imunidade, estão precisando dormir melhor, estão precisando diminuir essa ansiedade, a depressão, o medo. Então, dentro de tudo isso aí que você, de toda essa experiência e dos resultados extraordinários que você vem alcançando com olhos, de olhos essenciais. Então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas. Tá. Primeiro, eu quero agradecer nesse né, espaço, estar né, tá junto com você, porque antes de lhe conhecer pessoalmente, era um sonho meu lhe conhecer, inclusive, você sempre foi uma pessoa que eu eu estudei, que eu, que eu segui, eu fiz o seu quanto, o curso de quanto. eu tô no seu WhatsApp, lá no grupo, eu acompanho você ainda hoje, sim, é, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós estamos, somos seres humanos e estamos suscetíveis a vários abalos. Nesse momento, é importante a gente fortalecer nosso sistema lógico e equilibrar nossas emoções. Então, eu fiz aqui um protocolo antiviral, imunestimulante e também é, para o sistema nervoso, que é, primeiro, não adianta uma só atitude, né? Ah, eu vou mudar minha alimentação, mas eu continuo com pensamentos ruins, eu continuo tomando medicamento, né? Ah, eu vou fazer meditação, mas eu continuo fazendo... Então, Ah, eu vou é, usar os essenciais, mas eu continuo me intoxicando de outras formas. Por mais que a gente ache difícil, na verdade, é um alinhamento, né? Que a gente tem que fazer essa, algumas escolhas, e aos poucos você pode fazer isso. Então, o protocolo que eu dou primeiro, meditação, é, eu acompanho aí os comandos quânticos do Alice todos os dias que nos fortalece que são comandos quânticos mesmo né, que modifica estruturas neuronais que impõe uma uma que estabiliza nossas emoções que dão comandos para que nosso organismo entenda a saúde eu indico uma alimentação né enzimática nós temos aí é, probióticos como kombucha e outro que fortalece a nossa microbiota, que o Wallace fala tanto né, sobre isso, as bactérias que são benéficas isso. e que e precisam ser fortalecidas. Eu indico também, claro, exercício uhum. físico, se alonga e tudo mais, mas tomem sol, gente. As pessoas se afastaram muito com a cultura de protetor solar e que o sol faz mal, se uhum. afastaram muito do melhor anti-inflamatório, antidepressivo, uhum. estimulante do sistema imunológico, que é o sol. Então, o sol ativa a vitamina D, tem gente também aí indo tomar suplementos de vitamina D exagerado, que traz efeitos colaterais. Gente, é, nós olha, temos a, melhor a, a, sol O cheiro deixa eu dar uma informação sobre isso aí, né? Para você não. tomar altas dosagens de vitamina D3, você tem que ir para uma pessoa que trabalha, um médico que trabalha com protocolo Coimbra, porque isso. você tem que tomar outras vitaminas, outros suplementos. Que tem, que, tem que também a questão alimentar, entendeu? Então, é possível você não ter nenhum efeito colateral, mas não vá se automedicar. Até 10 mil é unidades, até 10 mil unidades é aquilo ali que eu passei, que foi exatamente o, o doutor Cícero. É 10 mil unidades de vitamina D3, é, vi, ah, é a não. vitamina K2 de 100 a 200, a 200 microgramas, é a vitamina A, mil unidades de vitamina A. Isso aí pode ser colocado numa cápsula só, é, manipulado. manipulado, né? E o cloreto de magnésio. Então, é, duas é, de 500, o, o cloreto de magnésio PA para análise, né? Isso, é, é e aí, 500 miligramas, duas a 3 k por dia, então isso aí tá tranquilo. Agora, se você for precisar, se você tem uma doença autoimune, você tem uma, uma, uma doença crônica, então vai para um, uma pessoa que trabalha, aí tem que ter orientação, orientação. para que, é. que você não vá entrar na automedicação e não... Não, e venha ter feito. não exagerar sem saber é, então, se o essa, organismo está preparado. Né? É, exatamente. Então, essa dosagem que eu, que eu divulguei aí foi uma orientação do próprio doutor Cícero Perfeito. e do doutor Carlos Baima, que é um discípulo dele. Então, eu pedi, falei diretamente com ele, pedindo essa orientação para passar para você. Então, não sou eu que estou passando. As pessoas perguntam. Eu digo, não, eu estou, eu estou passando o protocolo. Divulgando, né? E um grande médico reconhecido internacionalmente para, nesse momento, gerar benefícios para vocês que estão aí. É, e, e, e é importante, né? o, o sol hoje é... O sol, inclusive, é, é o foram feitas pesquisas que o vírus, inclusive o coronavírus, ele não resiste às radiações solares. Então, hoje, isso. tomar banho de sol é também se prevenir também, dessas infecções. Também, e, também. gente, é, é, trabalhar o uso de óleos essenciais é importante, inclusive para meditar com óleos essenciais, inclusive né, como parte integral do seu cotidiano e eu indico também é, alguns tratamentos, por exemplo, os olhos essenciais eu, eu particularmente não vendo diretamente, eu tenho uma parceira, um sócio que como eu sou aromaterapeuta, ela, a sou uma terapeuta, ela é a Joelma Guimarães, que eu sou extremamente grata, ela ela vende os olhos, ela, a gente tem uma parceria, de, ela sempre me consulta sobre os olhos, os clientes dela me perguntam sobre os olhos e os meus clientes eu encomendo porque eu, eu confio nos olhos que ela compra, a gente sempre faz um estudo legal sobre a qualidade e tudo mais. E eu também digo muito, gente, por exemplo, é, no, nós somos muito cheios de crenças limitantes, né? O Wallace também assistiu algumas lives, você falava muito sobre isso. Uh -huh. E nós temos técnicas como o Teta Healing, como o Bar de atos, que você também já falou, que são técnicas Sim, que é são muito poderosas. O Teta Healing, por exemplo, você pode fazer à distância. Nós temos era um Carvalho, que é um uma profissional que eu tenho um profundo respeito e admiração, que fui sim. atendida por ela e fiz curso com ela também. Sim, sim. É, então, assim, nós temos que nos... E eu indico, inclusive, nós temos que nos unirmos, né? Porque a mídia massiva diz outra coisa, nos aterroriza, né? A mídia não, não dá uma orientação de, de saúde, ela enfoca no vírus. Ela fala nada, né, filha? Ela respeita mais o vírus, ela respeita mais o é. vírus do que a gente. Então, o... O astro da mídia massiva é o vírus. Uhum. Né? Eu não não fala das pessoas. É, que é, o falo do, é o desencadeador do medo, né? De só, só é? Então, assim, praça, né? esse espaço aqui que eu quero lhe parabenizar, que além de eu ser uma profunda admiradora, seguidora, de ter seus livros, de acompanhar seu, seus cursos, é, é, de acompanhar suas meditações diárias, porque é um suporte muito importante para mim, então, é, nós precisamos ocupar esses espaços. Né? dessas mídias. E dizer para as pessoas que nós precisamos e podemos ser saudáveis de uma forma integral, que existe mecanismo para isso, que existem pessoas do nosso lado para isso, nos orientando. Né? Então, existe o Alacelime, existe a Sheila Chinofoto, existe um milhão de outras, a Eron, a, a, a Joel, existem várias pessoas que estão... É, na, tanto cuidando de si como cuidando de Trabalhando pelo bem, né? Pra, pra isso. Fazer uma a informação. Cultura de saúde. Olha, gente. Nós vamos ter que fazer de novo, porque faltou um minuto para acabar essa live, senão vamos, vamos perder vamos a encerrar. live. Vamos encerrar essa live de novo. Então, gente, vamos dar uma boa noite para vocês, só para não cortar. Essas boa dicas estão lá no meu perfil dicas lá do, do Dr. Cícero Coimbra estão lá no meu perfil. Depois eu vou. Eu vou... É, Estou fazendo um, um, dicas to, toda semana, na próxima dica eu vou trazer dicas aqui da doutora Sheila Xenofonti. Então, acompanhe lá o nosso perfil no Instagram, que tem essas dicas. Os comandos quantos que ela falou estão lá também, tá? E oportunamente nós marcamos outra live para continuar esse bate-papo aqui, porque esse, esse conteúdo é maravilhoso. Sheila, muito obrigado mais uma vez. Vou precisar Obrigada. cortar rápido para a gente não, não correr tá risco. Boa noite para todos live aqui. Uma boa noite para todos boa vocês. Noite. É maravilhoso, gente. Um prazer enorme grande Bem... abraço. Vou encerrar no Instagram, depois eu vou para o mídia. Ok. Boa noite a todos vocês que estão aqui no Facebook, gente. É, compartilhem. Amanhã essa live vai estar também. A gente vai subir e vai, vai colocar lá no YouTube também. Boa noite, gente. Um abraço para todos. Um grande abraço, querida. Tchau, tchau.